Muito boa noite a todos que nos acompanham e mais essa live semanal do Orvalho é, a respeito do assunto de criação de filhos, né? Estamos tomando emprestado o título do livro Como Flechas, livro que eu e a Kelly escrevemos juntos sobre criação de filhos. É, hoje a gente decidiu, né? Semana passada aproveitamos o Dia das Mães, pude homenagear a minha mãe, a mãe dos meus filhos, a Priscila, né, minha nora querida, mãe da, da, da minha neta, e tivemos já uma boa conversa, dando o pontapé inicial na divulgação do livro. É, hoje fiz questão de que a gente pudesse ter um tempo em família, então eu e a Kelly, com a Alissa e o Israel, que está à distância e daqui a pouco já vai entrar e participar. Israel né, e, e a Alissa são os nossos dois filhos e é muito importante que a gente fale a respeito de filhos é, com a participação deles também. É, antes de mais nada. É, eu quero pedir a você que aí nos, nos acompanhe, em primeiro lugar, né, que você possa ir onde você está, do seu jeito, da sua maneira, né, fazer uma, uma, uma oração pedindo a Deus que ele fale, que ele ministre ao seu coração. Nosso propósito não é mere simplesmente entreter ou cumprir um programa rotineiro, nós queremos comunicar valores bíblicos na esperança de que sejam ferramentas úteis que possam ajudar as famílias. Uma das responsabilidades que nós temos dentro da visão do cristianismo é fortalecer e ajudar as famílias. O apóstolo Paulo escreve a Tito e diz que as mulheres mais experientes, né? É mais bonito do que mais velhas uhum. quando se trata de mulheres, que as mulheres mais experientes né? instruam as mais novas em como amar seus maridos, seus filhos, né? serem boas donas de casa. Então... Parte do discipulado da vida cristã envolve potencializar várias áreas da, da vida das pessoas, começando pelo lar, começando pela família. Então, isso é uma, uma responsabilidade que nós temos com a consciência daquela macrovisão do evangelho e que queremos promover. Então, além de você orar, eu quero que você realmente ore. né? Quem sabe Deus vai trazer no seu coração a lembrança de uma pessoa que precisa ser comunicada aí a respeito dessa live e dê tempo para você mandar o link, uma mensagem dizendo, olha, entra, acompanha, é, e de repente, se você sentir no coração, a lembrança de alguém de uma forma especial, eu quero que você possa dar o um crédito, a possibilidade de Deus estar te dirigindo a compartilhar isso com alguém mais. Né? Isso não significa que você não possa fazer com aqueles que queiram, né? mas às vezes nessa oração vem um insight diferente, e de repente você pode incluir essa pessoa também na sua divulgação. É, antes de mais nada, né, queremos que vocês também possam se identificar. A gente tem feito isso várias vezes, eu acho muito legal ver a diversidade de, de, de lugares de onde as pessoas estão nos acompanhando. Então, se você puder postar o nome da sua é, é, cidade, estado, de onde você nos acompanha, que estão nos acompanhando de fora do Brasil, né, se quiserem fazer a referência principalmente ao país, que fica mais fácil da gente acompanhar, é, é, pode, pode fazer isso agora. Mas também, lembrando, né, que você pode já colocar no chat qualquer, né, testemunho, palavra de, de, de encorajamento a respeito de como o Orvalho.com, esse Ministério de Ensino tem te ajudado, né, eu quero é, é, te encorajar a fazer isso também, a gente sempre transfere a glória para Deus, é, sabemos que não podemos fazer absolutamente nada sem Ele, sem a graça de Nosso Senhor, sem a sabedoria direção do alto, mas o encorajamento, a glória de Deus, o encorajamento serve para nós, para toda a equipe empenhada né, em trabalhar e promover essa mensagem. Então, quero também te encorajar em relação a isso. Antes de chamar o Israel, queria que quero depois ali, se eu pudesse dar aí o seu boa noite, moizinho, e falar o que senti aí no, no coração antes da gente começar. Olá, pessoal, tudo bem? Tem sido um tempo muito gostoso para nós compartilharmos um pouquinho aquilo que nós acreditamos sobre família nesses dias, nessas últimas lives. E a gente ainda está empolgado para as próximas também que vão acontecer, porque a gente tem recebido tanta pergunta e nós temos realmente tantas coisas que a gente pode ainda estar né, tá falando aqui, então a gente está com o coração cheio de expectativa e crendo que Deus também vai usar esse tempo para edificar a sua casa, a o teu coração. E para nós é uma grande alegria ter a presença dos nossos filhos, que são realmente é, o fruto né, de tudo aquilo que nós colocamos em, em prática, assim, que uma mostra que os princípios funcionam. A palavra de Deus é verdadeira, e quando a gente olha para a vida deles, a gente tem uma grande alegria. Então, vou deixar agora a Alissa dar um oizinho. É, antes de Alissa falar, eu quero dizer que, de vez em quando, durante a live, a todos fala, vou estar com a cabeça abaixo, olhando no celular, porque nós temos muitas perguntas que também foram enviadas lá pelo, pelo Stories, né? e a gente precisa acompanhar isso tudo. Às vezes, as, as perguntas estão sendo feitas aí no chat da live, então... É, é, só quero antecipadamente justificar o que, que é a cabeça baixa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Elissa, eu tenho 20 anos, sou filha desses dois, irmã do menino que vai aparecer logo, logo aí. Estou muito feliz de estar aqui também. A gente acredita muito que família é um projeto de Deus. E eu me lembro também até da minha época de escola, em que as minhas amigas realmente me contavam tantas coisas que aconteceram dentro da casa delas. Então, para mim, é uma honra estar aqui para a gente dividir o que, que a palavra fala a respeito da família, como isso pode funcionar. Muito bem. Bom, o tema principal da, da nossa conversa hoje é, é falar a respeito de como encaminhamos nossos filhos para servirem a Deus. Em primeiro lugar, no sentido da adesão por Cristo, serem discípulos de Cristo, começando pela, pela conversão. Mas também né, a respeito da importância deles entenderem é, é, uma dimensão a mais também de serviço dentro do reino de Deus. Essa é parte é, é, de muitas perguntas que nos fazem sobre como podemos encaminhar os nossos livros, os nossos cílios, e um dos focos do livro Como Flechas, preparando e projetando os cílios para o propósito divino. A gente trabalha a construção da ideia do livro em cima da alegoria do Salmo 127, que os cílios são como flechas na mão do guerreiro, né? E a ideia dos cílios como flecha é que toda flecha é lançada para atingir um alvo, é lançada com um propósito. A gente tem um único exemplo de uma pessoa, de um guerreiro numa, numa batalha registrada na Bíblia, que lançou e atirou a flecha a ismo. A ismo, ele não mirou em um, mas mirou no campo de batalha, ou seja, vai pegar em alguém. Então, a ideia de atirar e lançar os cílios com propósito nos ajuda a entender que Deus quer que a gente crie os nossos cílios visando um alvo. E o que a gente trabalha é que o alvo tem dois desdobramentos, dois aspectos. O primeiro é a conversão é levar os nossos filhos a servir a Deus, a servir é, é, é, a Cristo. Não adianta formar bons cidadãos para a sociedade que depois vão para o inferno. Eles têm uma alma eterna, precisam de salvação, e a missão primária de todo pai é guiar os filhos a Cristo. Não apenas né, a, a um entendimento a respeito da fé, mas a uma experiência, a um comprometimento. Essa é a missão, o alvo geral que todo pai tem. Mas também precisamos discernir, né, o propósito profético, o destino profético, o, o, o chamado que Deus tem para os nossos filhos e cooperar com Deus, preparando eles, e aí nós já temos alvos distintos, personalizados, né, para a vida de cada um deles. Então, essa é a ideia primária. Uma outra coisa que a gente trabalha no livro, dividimos o livro em três partes, a primeira parte é a respeito do alvo. A, a segunda parte é a preparação das flechas. Isaías 49, 2 diz, Ele me pôs com uma flecha polida na sua aljava. Né? E quando está falando de Deus guardar a flecha polida, o polimento era é a fase final de toda uma preparação da flecha. Então, a flecha antes de ser lançada precisa da preparação. Mas mesmo depois de ter a preparação concluída, ela não é imediatamente atirada. Ela vai para o Java. Né, e fica aguardando o momento em que vai sair né, para ser lançado. Então, nós trabalhamos, depois da questão do alvo, esses dois aspectos, a preparação dos filhos, envolve educação, todos os aspectos da criação, correção, que é um assunto que nos perguntam muito. A gente trabalhou isso tudo como parte da preparação. E temos uma terceira parte do livro que fala do tempo da aljava, Enquanto eles aguardam para ser lançados vários aspectos da espera, um que a gente tem dado importância aos pais e que entendam é preparar os filhos para entender o tempo correto. Né? O tempo correto de todas as coisas. O tempo de dirigir. Muito pai cristão deixando os filhos dirigir sem carteira. Isso não é apenas ilegalidade. Cria, né? deixa nebuloso questões a respeito do caráter na formação deles. Esperar a hora certa de desfrutar aquilo que Deus presenteou aos casais Casados, que é o sexo. Então, tudo isso também é abordado, mas com a ideia principal, né, de que precisamos preparar nossos filhos para servir a Deus e cumprir o seu propósito. Então, é, quero encorajar vocês a respeito do livro, ainda está na fase de pré-venda. Então, gente, por favor, eu vou repetir isso, né? O livro não está pronto, o que eu tenho aqui, é o livro do propósito da família, com uma capa, né, para que a gente possa promover. O livro ainda está na gráfica, rodando, ou seja, as pessoas estão adquirindo, ele não vai ser despachado imediatamente. E mesmo que fosse, que alguns já entraram na aquisição da semana passada, estão dizendo que não recebi o livro ainda. Né? Dependendo do lugar do Brasil, o livro não vai chegar mesmo tão rápido. Então, mesmo se já estivesse pronto, não teria chegado. O que é a ideia da pré-venda? Nós queremos que alguns possam sair na frente, e não é apenas garantir o seu, porque mesmo depois vai ter para todo mundo. Nós estamos dando benefícios para quem está fazendo essa aquisição, que requer paciência. Né? Nós temos ainda alguns dias até o livro ficar pronto e mais o tempo da remessa. Pode ser que esse livro vá chegar na sua casa ainda daqui duas semanas. Agora, para quem está adquirindo nessa fase do livro, nós estamos, além do livro como flechas, estamos dando de presente, né? é, é o preço de capa de venda do, do, do livro como flechas, mas no pacote, no combo, nós estamos dando de presente o livro O Propósito da Família é, é, a importância da visão familiar na relação com Deus, acrescentamos um terceiro livro, né, que é um assunto que eu vou resumir um pouco aqui, servindo a Deus em família e além dos três livros, nós estamos dando outros dois cursos, segue dentro do livro como flechas, um curso de 18, é, 14 lições que Kelly e eu gravamos a respeito de criação de filhos e dentro do livro da família também seguirá um outro voucher, ou seja, isso também só chega junto com o livro ok? Se, é, é, vai chegar um outro curso que eu gravei a respeito de família. Então, nós estamos entregando dois cursos online, três livros, pelo preço de um, tá? Agora, é, só que nesses dois livros, de, de sobre família e criação de filhos, nós temos 480 páginas de ensino bíblico. Nós queremos abençoar, né, o, o corpo de Cristo e as pessoas estão prestigiando a aquisição nessa fase. Mas, por favor, entenda, você vai precisar né, de paciência, até que o livro seja concluído, ele será é, é, é, despachado de uma forma muito rápida, tão logo seja entregue, e então obviamente chegando vocês vão poder ler. Para as pessoas do exterior, que estamos perguntando isso constantemente em todas as lives, na nossa live semanal aqui do Orvalho, as que eu tenho feito no, no, no Instagram, pastor, remete o livro para fora, estamos atrás de soluções é, é, é, eficazes e abrangentes, mas até que isso chegue, nós podemos adiantar duas coisas. Em primeiro lugar, a Editora Vida, que está publicando o livro, ela vai publicar também o e-book. Né? Então, as pessoas que estão fora podem baixar o livro eletrônico, no mínimo, com toda a certeza. E, além disso, né, você também pode fazer a aquisição do curso direto lá né, na, na, na escola, no, no link escola.orvalho. Ponto com, né? Você pode entrar, de repente você diz: não, não, não vou conseguir ter acesso ao livro, estou com pressa, ou prefiro logo o curso. E você pode. O preço já é muito acessível aqui para o Brasil, né? o que dizer para a maioria dos, dos países que tem um câmbio favorável. Então, de repente, essa pode ser uma solução. É... Israel. O Israel, para dar o oi. Coloca o na tela. E aí, meu oi, filho? Oi, gente. Tudo bem? Oi. Tudo bem. E você? bem demais, feliz de estar aqui com vocês. O áudio está chegando aí direitinho? Tá, está tudo Minha jóia, vida. tá tudo tranquilo. Em algum momento nós vamos querer que você deixe a gente ver a Eila, mas pode ser mais por fim. Com certeza. Eila Maria, é. nossa neta querida. É, saudade de vocês, família. Vontade de estar juntos. Está sendo legal essa semana com as lives, a gente é, poder fazer algo junto. Né? Falar a gente fala no FaceTime, mas é, eu fico feliz de poder participar né, no lançamento desse livro, né, que eu aqui já estou lendo agora como pai, né? Uhum. <risos> e serei abençoado e... demais por esse guia bíblico praticíssimo, amando os conselhos, já né, várias anotações, inclusive algumas caixinhas de perguntas que eu quero fazer para vocês depois, né? Aproveitar. <risos> Mas certeza. o material está bom demais. Muito grato por isso e feliz. Eu sei que vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Legal. Você falou de um sentimento que eu tive essa semana, fazendo as lives aí com, com você e a Alice, agora a gente todo mundo junto, uhum. que é essa sensação de estamos fazendo junto, porque fizemos muito isso né, é, é, enquanto vocês cresciam. Né? Uhum. Eu me, me lembro de uma... E esse é um dos assuntos, eu não vou nem contar a história agora, eu vou introduzir primeiro o assunto e depois vou uhum. querer que vocês participem comigo. É, em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, nós temos uma declaração muito conhecida de Josué, quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Eu gosto dessa declaração, ele começa dizendo, olha, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha os deus a quem vão servir, se os deuses a quem os pais vocês serviram do outro lado do Eufrato, ou os deuses dos amorreus e cuja terra estão morando, mas ele se posiciona e fala da escolha, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso nos mostra não apenas a responsabilidade de escolha, de livre-arbítrio, né, mas ele tem um posicionamento por ele e pela sua casa. Agora, essa palavra traduzir, é, é, é, que foi traduzida aqui, eu e minha casa serviremos ao senhor, abad no original hebraico, de acordo com os estudiosos, significa trabalhar, servir, labutar, né, com a ideia ali de, de fazer trabalhos, trabalhar para outro... É, a gente usa o termo ah, fulano serve a Deus para falar de que ele crê, de que ele é fiel. Né? Mas o, o conceito de servir não é apenas acreditar, temer, né? envolve o obedecer, envolve trabalhar um pacote na vida cristã. Então é, eu, eu trabalho muito esse assunto num dos livros que nós estamos dando de presente na, na, na pré-venda Servindo a Deus em Família. A ideia de não apenas levar os filhos a Cristo, mas mobilizá-los para o ministério. Né? e algumas coisas que eu gostaria que a gente conversasse antes de depois é, é, abrir aqui e falar das nossas histórias, daquilo que a gente fez junto, daquilo que a gente é, aprendeu junto. Acredito que quando a gente fala a respeito de servir a Deus em família, José está dizendo né, a respeito de um serviço que envolve toda a família. Ele diz, eu não estou indo sozinho e deixando meus, meus filhos para trás. Né? É, é, eu e a minha casa... Então, ele falava por ele, falava pela esposa, falava pelos filhos. Né? Então, essa ideia de servir a Deus, não apenas no âmbito pessoal, mas entendeu no plano e o propósito de Deus para a família, é muito importante. Porque a promessa que Deus fez a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é interpretada, apontada por Paulo na, na Epístola aos Gálatas, como Deus pré-anunciando o Evangelho aos gentios. Ou seja, Deus já estava falando de algo lá na frente que nem Abraão entendia, quando o evangelho seria levado a todas as nações, a todos os povos, mas também a todas as famílias. Porque embora a salvação seja uma responsabilidade individual, o plano e o propósito de Deus é familiar. A gente vê isso com a salvação de Noé e a sua família, com a salvação de Ló e a sua casa. No Novo Testamento nós temos duas declarações né, sobre ser salvo a pessoa e toda a sua família, porque o plano e o projeto de Deus é para a família. Né? Agora, eu acho que a maior responsabilidade não é apenas de alguém que se converteu e está lá lutando, orando, intercedendo pelos seus, mas principalmente dos pais que já servem a Deus, encaminhar os filhos é, é, é, nesse projeto e nesse processo. Eu percebi que várias perguntas que as pessoas têm nos feito envolvem isso. Né? Alguém perguntou aqui, como você fez? A, a, a resposta nunca será como eu fiz, será como nós fizemos, porque... A Kelly não apenas me ajudou, mas eu diria que ela teve não só um papel tão importante quanto eu diria, ou mais, nesse sentido. Como você fez para que seus filhos se apaixonassem por Jesus desde crianças, né? Eu, eu, eu quero que a gente possa mexer em perguntas como essa. É, uma outra pessoa... Para a gente pudesse ouvir eles, eles respondendo. Ok, <risos> também podemos deixá-los é, é respondendo. Vendo. Mas eu queria primeiro lançar alguns fundamentos bíblicos é, é, para que a gente... É, é consiga manter a conversa dentro dentro desse trilho né então eu comecei falando que é responsabilidade dos pais encaminhar os seus filhos para servir a Cristo né E, e para mim a palavra de Deus é muito clara a respeito disso por exemplo o livro de Efésios nos diz lá no no, no, no capítulo 6 depois no capítulo 5 ele ter regulado a relação entre marido e mulher no seis ele entra falando a respeito né dos filhos e os pais então, primeiro ele diz que os filhos devem obedecer aos pais, devem honrar a, a, a, ao Senhor. Mas depois a Bíblia diz, em Efésios 6,4, né, que os pais não deveriam provocar os filhos a ira. Eu usei muito esse versículo quando era contrariado, fora de contexto os meus pais, mas não adiantou. Né? Mas o texto diz assim, mas criai-os na disciplina né, e na admoestação do Senhor. Essa, essa ideia de que se cria... Né, dentro de uma disciplina e de uma administração do Senhor, nos mostra o quê? Nós não podemos apenas colocar na vida deles aquilo que a gente acha que é importante, mas, em primeiro lugar, aquilo que Deus acha né, e já comunicou que é importante. Como eu disse antes, tem, tem pais é, preocupados, foi uma outra pergunta que me fizeram, e daqui a pouco eu quero que vocês me lembrem de falar disso, né, porque muitos cristãos dizem que para ter filho, ou até mais de um, tem que ter dinheiro para dar o melhor. Né? Então, assim, eu não sei o que cada um está falando de que jeito, mas a verdade é que a gente tem que ter o básico para sustentá-los. Uhum. A gente não tem que dar riqueza, luxo, excesso de conforto. Agora, dar o melhor para alguns pais é só dinheiro. E eles esquecem que dar o melhor começa de Deus e da salvação. Né? Então, o filho estudar na melhor universidade não garante que ele vai escapar do inferno. Né? Ele falar inglês, como o Douglas falou comigo hoje na, na live do Instagram, não garante uma formação diploma de nível superior. Nada disso garante. O que os pais têm de mais precioso para oferecer aos filhos é Cristo. Né? Então, eu acho que algumas coisas que nós precisamos destacar é não só o que a gente falava dentro de casa, mas o que a gente fazia, porque tem pais querendo que seus filhos sejam bem crentes quando nem eles são. Né? não estão dando exemplo, não estão buscando Deus em primeiro lugar, mas mesmo sendo crentes relapsos, eles querem de alguma forma que seus filhos se inspirem em alguém que não sejam eles, para amar, buscar e servir a Deus de todo o coração. E aí não quer dizer que Deus não possa alcançar o coração deles de uma outra forma, mas os pais estão jogando fora a grande responsabilidade dada por Deus. Então me lembro de um episódio que alguém procurou, que ele tinha visto no culto, nossos filhos, deitados no chão, prostrados com a cara no chão na área da, na hora da adoração, e ela foi perguntar como é que vocês foi isso aos filhos. Você pode nos contar o que você respondeu para ela? É, eu falei que eles aprenderam na verdade vendo, né? Então era a fama como muitas vezes o Luciano adorava a Deus em casa, se prostrando, Sim. se largando todo no chão, né? E eu também algumas vezes eles puderam aprender através do exemplo mesmo, né? E desde pequeno, desde, né, não importa a idade dos nossos filhos, a forma de a gente apresentar e fazê-los se amar, e como não se apaixonar por um Deus que nos ama, que é maravilhoso, que é sabe, a fonte da nossa alegria. Então, eu creio que muitos pais, eles têm tido um relacionamento tão superficial com Deus, que eles ainda não se apaixonaram por Deus. Porque quando nós somos apaixonados, a gente vai transmitir esse amor, essa paixão, esse apreço, esse temor. Né? Então, eu acho que desde pequenininho a gente lia a Bíblia, desde quando eles nem entendiam, talvez, ainda eram bebês, desde que nasceram eles ouviram as histórias da Bíblia através da nossa boca, e a gente sempre contou né, como realmente, porque para nós são as melhores histórias que, posso, que existem, são as histórias que estão na Bíblia, porque são um ensino para nós, né, são um direcionamento, e foi dessa forma que nós apresentamos tanto Deus, que é o nosso maior amor, como a palavra de Deus, que é luz realmente para nós, é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E eu creio que isso é um jeito efetivo de apresentar um Deus e de fazê-los amar realmente desde pequenininhos, né? quando é um amor incomum da família. E eu acho que foi isso que a gente pôde praticar com os nossos filhos. Eu queria até que Israel, falasse um pouquinho, né? o Israel e a falassem um pouquinho. O Israel tem umas memórias que me assustam, porque ele lembra de coisas que... Eu não consigo lembrar quando eu era muito novinha, mas o Israel ele lembra de casas, de fotografias mas... e de coisas que ele era muito é novinho. entre onde você está hoje, o tempo que você era novinha, tem bem mais tempo do que onde ele está agora e o tempo que ele era novinho. É, mas quando eu também tinha 19 anos, eu não lembrava 20 não. anos. Não, eu não lembrava de quando eu tinha 5, 4. Ou você não lembra que você <risos> lembrava. Bem. Nossa, amor, eu não estou tão eu Estou assim, tentando né? ajudar é. a sua memória a Não, melhor. Mas qualquer... eu, não, eu não me lembro de, na minha fase de jovem, assim, ter lembranças. Eu, eu, eu, eu não coisas que não. Então, ok, filho, é. você tem uma memória privilegiada. O que vocês acham que ajudaram vocês, desde cedo, terem esse amor ao Senhor? Bom, eu acho que a autenticidade, a veracidade do relacionamento de vocês com o Senhor... Foi uma das coisas que ajudou gigant, tipo, muito, porque é, vocês eu, eu nunca vi vocês reclamando de ir para a igreja, sem assim, vontade de fazer algo onde o senhor estava envolvido, eu sempre vi a empolgação de vocês. Né? Quando, quando alguém mostra o caminho, quando alguém te faz uma sugestão ou quer né, te recomendar algo, não ajuda né, se essa pessoa não, não gosta realmente do que ela está tentando te vender, do que ela está né, tentando te ensinar ou te mostrar. Eu nunca me esqueço, não sei se é o melhor exemplo, mas eu lembro desse dia, onde eu e a Pri, a gente entrou numa hamburgueria assim, pela primeira vez, a gente não conhecia o menu, né, mas o cara que estava nos atendendo, assim, é, posso dizer que ele tinha uma forma um pouquinho mais robusta, assim. ele estava feliz, empolgado, eu falei, é para ele mesmo que eu vou perguntar. Falei, cara, me diz. Ele estava feliz de estar ali. Assim, ele estava trabalhando com alegria. Falei, qual que é o melhor? Ele falou, o melhor é ele. E ele falou com tanto gosto que eu falei, é esse mesmo que <risos> Aquela, ele realmente estava com o coração na recomendação dele. E eu acho que, apesar de ser um exemplo bem mesquinho, <risos> eu acho que ilustra muito bem o caso, né? muitas vezes você tem pais que estão tentando dizer para os filhos como Deus é importante, mas não, não colocam Deus como prioridade, então essas palavras vazias nunca são boas para um filho, né? muito pelo contrário, eu acho que dá até o senso de da, o, o, assim, dá uma gera uma revolta no coração dos filhos ver isso, né? ver quando as ações não condizem com as palavras, então o fato de que você, né, mamãe e o papai, estavam realmente assim, apaixonados pelo Senhor, né, sempre tão interessados em buscá-lo, né, não só com tudo que a gente vivenciava na igreja, nos cultos, mas mesmo dentro de casa. Eu, eu me lembro dessa... Você falou agora de quando a gente era criança via vocês prostrados, né? Eu me lembro dessa cena repetidas vezes, né, de ver vocês prostrados. Eu lembro várias vezes uma, uma lembrança que eu tenho bastante com a mamãe também, porque às vezes o pai tava viajando, e eu lembro de, né, chegar quando a criança abrir a porta do quarto e te vê chorando, né? Pergunto, tipo, preocupado, perguntar: "Mãe, tá tudo bem?" Eu você sim, só tô tendo um momento com Deus aqui. É o melhor momento então... para pedir qualquer coisa. <risos> então, a gente é sempre via né, essa veracidade, essa autenticidade da busca de vocês pelo Senhor, quando vocês nos falavam de Deus, nunca foi com o coração vazio, mas o amor de vocês era visível, né? E isso não só é, eu acho que isso despertou o nosso interesse, é, acredito que a lista concorda comigo, né? Não só para a realidade da busca do como era importante, mas para a realidade do Senhor, né? De ver o como ele sempre, né? encheu o coração de vocês e, e trouxe satisfação e ver que, acima de tudo, o mais importante nessa vida Sim. era o Senhor, foi o que possibilitou, né, foi uma grande ponte para o nosso relacionamento pessoal com o Senhor, né, para buscar viver isso também, né, que vocês nos ajudaram. Então, eu acredito que isso foi uma das coisas-chave, né, o, o exemplo, né, a, a veracidade do que vocês ensinavam. Outra coisa, só antes de passar para a lista, para dizer mais um pouco, eu acredito que, além da autenticidade, eu, eu colocaria a coerência aqui no topo, né, porque o que acontece? Muitas vezes, os pais lembram de ensinar, né, os filhos a respeito de Deus quando é conveniente, então, às vezes, se lembra de Bíblia em casa quando é para corrigir os filhos, mas vocês não fizeram só isso, né, a é minha testemunha, que várias vezes vocês vieram para nós e disseram, olha, isso que a gente fez foi errado, porque a Bíblia diz isso, então, vocês vinham pedir desculpa sobre o erro de vocês, pelo que estava escrito na Bíblia. Então, a gente via que né, o evangelho que vocês nos ensinavam, não era um jeito de vocês tentarem botar a gente na linha, né, de nos controlar, mas realmente, era né, né, nossa casa seguia Cristo, então, Cristo rege como nossa casa funciona, então, a gente via essa coerência. Né, o era o pai sempre muito sério né, no que ele dizia, né, e se, se, tipo, no momento, se a gente queria fazer algo que não podia e que era errado, né, não, o senhor não gosta disso, né, não era diferente em outro momento, se fosse conveniente. Né, eu nunca nunca vi o pai voltar atrás com a palavra dele, com o com que ele ensinou a gente né acerca das escrituras, então a gente aprendeu né, no que era certo, Certo não. que é errado. E uma errado. vez eu te não era só o princípio, né? Era sobre ter cachorro em casa. É, e isso eu... aí. Que ainda foi eu um princípio. A outro dia. Foi um, um princípio exemplar. E olha lá. Mas então, essas duas coisas, né? E eu, hoje, como pai, me preocupo em, em repetir isso porque foi abrir os nossos olhos, né? Foi, foi tão real a experiência que a gente teve dentro de casa com o Evangelho, né? e eu lembro que conforme ele foi chegando, aquela idade de um pouquinho mais entendimento, porque desde criança eu amei o Senhor, vocês fizeram um ótimo trabalho em me apresentar ao Senhor, mas eu lembro ali que na pré-adolescência, dos 10 aos 12 anos, realmente foi onde virou para mim a chave do meu relacionamento pessoal com Deus, onde algumas coisas começaram a mudar, né? o, o, o nível começou a se aprofundar, do meu relacionamento. Então, eu vejo como isso tudo foi super importante. Sim. Mas, é então, as duas coisas que eu destacaria né? são a, a autenticidade e a coerência. Isso? Eu vejo que todas as coisas que a gente fala aconteceram de uma forma muito natural. É, muitas vezes a gente até separava um tempo como família para ter um culto que a gente chama de culto doméstico. A gente falava da palavra... Mas se fossem apenas os cultos domésticos, a gente não teria recebido tanto quanto a gente recebeu no dia a dia. eu acredito que transbordar de Deus não é algo que precisa ser um peso. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, eu acredito que toda vez que vocês tiravam um tempo ali no dia de vocês para se encherem de Deus, vocês acabavam transbordando sobre a nossa vida naturalmente. E eu vi, eu lembro de uma cena muito constante do meu pai sentado na mesa com vários livros de é, estudo bíblico, uhum. com a Bíblia aberta. E realmente, enquanto ele estava fazendo aquilo, enquanto ele estava é, analisando as escrituras, ele estava aprendendo sobre família, mas também sobre negócios, sobre liderança. Então, o fato de que você buscava Deus, estava pensando em todas as áreas da sua vida e, consequentemente, a nossa família. Então, eu acho que é tão legal realmente que tudo isso só pode ser vivido na simplicidade do dia a dia. E toda vez que a gente está nesse lugar de relacionamento com Jesus, vai fluir, é natural que os frutos venham. Então, eu quero te desafiar, te incentivar hoje, passe tempo com Jesus. É, sem Jesus, a gente não pode fazer nada, muito menos família. Então, é tão legal que o Espírito Santo nos ajuda em tudo. E eu acredito que... Esse é o segredo. Não não é a nossa força, mas é a força de Jesus em nós. É algo que você percebe repetidamente nas histórias, né? Que o pai e a mãe contam, que a gente conta, cerca de família. Eu já percebi que algo se repete frequentemente, né? De que algo estava presto a acontecer e o Espírito Santo incomodou um de vocês. Né? Tem a história da... Até a gente provavelmente vai conversar um pouquinho mais sobre elas, mas tem várias histórias, né? Aquela da deu com a mãe que ela estava no fogão e o Senhor falou com ela para dar uma numa pausa, né, aquele momento que, que você estava prestes a me corrigir, pai, o senhor falou com você, foi uma das maiores lições, então, eu acho que ter esse constante relacionamento com o senhor muda tudo, né, é... Uma oração que a gente sempre faz aqui, o Epri, de manhã, é sobre a gente exercer os nossos papéis de família, né? Como o Senhor gostaria, tendo Jesus como exemplo. E o outro dia a gente estava brincando, né? Assim, não, não foi de brincadeira, mas até no reflexo da gente orando. Eu até falei, Jesus, me ajuda até a tratar o meu cachorro como você trataria o seu. E durante aquele dia eu não tô brincando, que eu até senti o sim. impulso de dar mais uma voltinha com ele na quadra. Então, assim. <risos> Fazer essa oração e deixar essa abertura para o Senhor é tão importante. Quantos momentos eu também hoje, né, na minha convivência com a Pri, com a Ela, tenho aqueles impulsos de né, algo está prestes a acontecer, a gente sente o Senhor nos ajudando. Então, isso que eles falou é importantíssimo, né, de, de ter essa sensibilidade né, com o Espírito Santo e de ter tempo com Ele sempre, né, de trazer isso em oração. Porque algo que também concretizou tanto né, a minha fé, da Elisa também, foram os momentos que a gente vivenciou em casa, né, onde apareceram os maiores obstáculos, e, e, e o pai e a mãe né, seguraram as mãos da família, a gente se ajoelhou e a gente orou e a gente viu o Senhor trazendo intervenção. Né. E uma coisa que é até importante, antes, só dizendo isso, antes de passar de volta aí para você, pai, é né, que muitas vezes as pessoas olham para uma família funcional e falam, ah, eu queria né, que minha família fosse assim, queria ter relacionamentos assim. Mas esses relacionamentos, eles não são a obra do acaso, ou, ou sorte, compatibilidade de personabilidade, bons relacionamentos, inclusive familiares, eles não são encontrados, eles são construídos. Né? Então, todo mundo que coloca esses princípios em prática pode viver isso, e às vezes as pessoas têm essa ideia de que bons relacionamentos não vão ter obstáculos, né? e, e não é isso. Né, e muito pelo contrário, são os obstáculos, eu acho que os maiores monumentos são erguidos. E eu penso nisso como família, né, né? Vários desafios que a gente teve como família, né? Que vocês lideraram aquilo em oração, né? A gente viu a intervenção do Senhor e o que aquilo fez no meu coração foi onde eu vi as possíveis maiores crises da nossa família, né? Nós vimos a mão do Senhor, nós vimos o amor dEle e é, um monumento foi erguido ali, né? Eu digo isso do monumento do mesmo jeito que o Senhor cuidava do seu povo, né, Israel. E eles chegam diante do Jordão agora, tentando ir para a terra prometida e não tem como atravessar, ele tem uma crise ali e o Senhor abre o Jordão quando eles atravessam, o Senhor fala: "Ergue um monumento. Porque à frente na jornada ainda tinha muralha, ainda tinha gigante, mas quando eles olham para trás e se lembram do Jordão, né? em vez do grande obstáculo, está ali o grande monumento do que Deus fez. E assim foi na jornada da nossa família. Né? Vários momentos, até onde nós tivemos discussões, desentendimentos. A foi, gente está o Senhor. <risos> foi por causa do Senhor que aqueles momentos que podiam, poderiam ter sido grandes momentos de crise se tornaram grandes momentos não só. É, onde o nosso amor como família se tornou mais forte, mas onde o nosso amor pelo Senhor se tornou mais forte, a nossa confiança, a nossa fé nele aumentou. Então, não só viver, tendo, né, gastando esse tempo com o Senhor, que ele, deixando o Senhor te conduzir como família, mas dando esse espaço né, no dia a dia, seja lá o que for que aconteça. Né, para que o Senhor possa nos conduzir. Né, o pai foi um excelente líder, a mamãe também sempre excelente líder, né, nossa da lista, mas o pai como líder do lar sempre foi excelente. Agora, o que nós vimos ainda mais na liderança do nosso pai foi como, ele, né, como o Senhor era o líder, a sensibilidade dele, como ele sempre desejou ouvir o Senhor, e isso foi marcante. Então, com isso, né, eu passo a, a palavra aí de volta, pai. Bom, é, cada um, uma pessoa outro dia me perguntou por que escrever o livro sobre criação de filhos, os dois juntos? É, e o, o, o escrever juntos, é, é, na, nossa, na nossa intenção, era para tentar passar as, as perspectivas de um e de outro. Né? Tanto que tem hora no livro que não dá só para a gente falar no, no plural. A gente destaca lá o texto, Kelly falando, Luciano falando, porque daí era uma, uma perspectiva bem individual, a maneira como isso foi vivenciada, mas se por um lado o homem tem a responsabilidade de ser o governo do lar, né, e eu tomei a decisão, falei assim, eu quero que minha mulher seja muito crente, que meus filhos sejam muito crente mas eu decido ser o mais crente dessa casa, não era uma competição com eles, era a, a responsabilidade de ser exemplo, de, de governar, porque quando a Bíblia fala do homem como cabeça da mulher, alguns querem usar isso só para ter o direito de, de falar mais alto, de, de bater o pé, de ser intransigente, a gente governa e... E, e, e a posição de autoridade da Bíblia, apresentada por Jesus, sustentada no Novo Testamento, é de que a autoridade é o um lugar de serviço. né? Então, a gente tem que estar lá sendo, de fato, os primeiros. Mas a Bíblia também diz que a mulher sabe edifica a sua casa. né? Embora ela tenha um papel de ajudadora, isso não desmerece, como alguns pensam. Eu gosto de uma frase do meu pai dizer que a mulher era o vice-presidente do lar. Né? O ficou mais ajeitado. né? E assim... É, eu, eu, houve, houve aspectos que a, a, a Kelly, como esposa, foi uma ajudadora importante na minha vida. Né? A gente não discordava na frente de vocês, mas para que possa ter unidade, gente, unidade não é uniformidade, as pessoas não chegam junto, pronta, pensando tudo da mesma forma, algumas dessas coisas têm que ser construídas. Né? E já teve momentos assim, onde com algumas conversas, mamãe me ajudou muito. Uma vez eu dei um enquadro bonito em vocês, né? Quando você era criança e caiu, porque não tinha me ouvido, foi brincado, não deveria, né? E depois de eu ter dado aquele enquadro e estar tá todo orgulhoso de ter sido o pai que se posicionou, sua mãe me abordou, né? Vocês já ouviram a história depois, mas não no dia, e disse, aí, quando alguém está se afogando, você acha, você acha que é hora de dar sermão porque não aprendeu a nadar? É hora de jogar a boia, né? Deixa o sermão para depois, né? É, é, é, ela falou, o coração da criança não está aberto, já está assim fiz o que não devia, eu estava errado, ele, né? e ele estava certo, e ele ainda vem com tudo para cima de mim. Então, momentos é, é, como esse foram de muita importância, de muito valia para mim. Estou né? dando um de, de, de muitos exemplos. Então, é, nem todos estão nessa posição. Eu vi muitas perguntas que foram feitas hoje aqui pelo, pelo Instagram, né? como é, é, é, a gente cria filhos em situações de... Ou, ou pais estão separados, né? ou gente que assim... Um é convertido, o outro não, né? e acabam surgindo muitos desafios, porque é, é, é, tem gente falando assim, ah, eu quero criar uma, os filhos de uma forma, meu marido não concorda, e quando falta acordo, vai ter problema. O problema não é só entre o casal, os filhos percebem que os pais não estão de acordo, ela não quer, ele deixa, aí essa outra coisa, ele não quer, ela deixa. Então, os pais precisam afinar a linguagem. Né? Aqueles que se converteram depois que estavam casados e não viram cônjuge, tem que clamar mesmo misericórdia, socorro, né? do alto direção de Deus, que o poder de Deus entre, que a história possa ser mudada. Agora, alguns entraram nessa situação em deliberada desobediência contra a palavra de Deus. E aqui eu quero lançar uma palavra né, para os, os solteiros que nos acompanham A Bíblia diz que nós não podemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos. Né? Eu não consigo entender uma pessoa que diz que Jesus é o Senhor, mas quer casar com uma pessoa incrédula. E o pior é quando vem com a história. Mas, pastor, ele é uma bênção, só falta Jesus. Como se Jesus fosse a cereja Sim. do chantilly, né? um, um, um acréscimo, um, um opcional de carro. Né? Eu, eu falo para as pessoas falta Jesus, falta tudo. Né? Como criar depois os filhos em julgo desigual? Aí as pessoas começam a descobrir um dos muitos aspectos que deveriam ter sido respeitados. Então, assim, se... Você não ouviu, agora é hora de arrepender e entender que mesmo que você se arrependa e receba o perdão de Deus, tem uma conta a ser paga. Mas não significa que você tenha que necessariamente desistir. né? É suplicar e depender da graça de Deus e tentar consertar né, isso da forma como puder. Agora, quando falamos de pais cristãos, e aqui é, é, eu tento me dirigir a um público né, de, de, de pessoas que não são só os que já são pais. Eu sei que nós estamos falando a futuros pais, né? Eu oro por uma nova geração que, que comece direito, comece o casamento direito, que crie os filhos da forma correta. Para aqueles que não tiveram isso, né? É, é, obviamente, não significa que a graça de Deus não possa se manifestar. Quase toda live, eu falo que meu pai não teve nada do que eu tive, do que você, Israel, teve, vai poder dar para ele, do que a Lissa teve, vai poder dar futuramente para os filhos dela, mas alguém se posicionou. E porque meu pai decidiu que a partir dele seria diferente, mesmo que ele não teve, hoje a gente colhe os benefícios. Então, você que não teve esse legado familiar, que não cresceu numa uma família estruturada como eu e meus filhos, você pode ser o ponto de virada. Né? Você pode tomar a posição, eu vou... E para isso, você vai precisar do quê? De um entendimento da parte de Deus. Né? O, o, o, o Douglas Gonçalves do só fiz uma live com ele no Instagram hoje, ele, ele citou um, um, um texto de Provérbios, que é Provérbios 24.3, diz... Com a sabedoria se constrói a casa, com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento, aqui estou lendo Provérbios 24, 3, 3 e 4, pelo, seu, pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Três coisas mencionadas, sabedoria, inteligência e conhecimento para firmar a casa e trazer bênção. Né? Sabedoria, a gente deve pedir do alto, como diz Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5. Né? mas inteligência é um posicionamento diante tanto da sabedoria como do conhecimento recebido para que haja uma postura correta agora conhecimento gente é informação adquirida e as pessoas querem ter boas casas sem conhecimento de como funciona isso então assim as pessoas se casam se preparam para o casamento tem filho não busca entendimento sobre isso e às vezes só vão correr atrás quando o negócio está tão feio e bagunçado né? E enquanto estão correndo atrás do prejuízo poderiam ter evitado então me dirijam à nova geração aliás uma das razões pela qual eu decidi dar o livro o propósito da família é porque aqui a gente estabelece fundamentos de família do que é o casamento da vida conjugal e eu tenho dito a, a, a aqueles que ainda não são pais são futuros pais ou mesmo solteiros que comecem a leitura por esse livro antes de passar depois para o como flechas Alguns já estão na fase de criação de filhos, que estão dizendo, não, eu preciso pular para o outro, né? mas nós queremos passar a visão mais abrangente de família, porque as pessoas, às vezes, querem uma forma pronta. Não me ensina como lidar com o meu filho adolescente. Na questão, não é só o desafio da adolescência. Você tem entendido o posicionamento bíblico, expressar amor, comunicar valor, né então tem muita coisa por trás, não se responde pressa, mas as pessoas precisam buscar isso. E quando nós construímos de acordo com o modelo de Deus, então, eu tive um papel importante, Kelly teve outro, a gente trabalhando em conjunto conseguiu coisas que nenhum dos dois sozinhos conseguiriam, né? e é, a gente também não pode aqui se orgulhar do nosso trabalho. Como vocês mencionaram, houve socorro do alto, né? houve o entendimento da palavra. Agora, também atribuir só a Deus, não foi a graça de Deus, não tivemos nada a ver com isso, então, quer dizer que não tem graça nas outras famílias que não funcionaram? Então, o que nós precisamos entender é a interação. Se sem a graça de Deus a gente não conseguiria, é um fato. Por outro lado, outro fato. Nós decidimos cooperar com Deus. Nós decidimos entender o que a palavra dizia. Nós decidimos orar e buscar tanto intervenção de Deus como socorro do óculos. Nós buscamos conselho, muitas vezes, para casais que tinham mais bagagem do que a gente. Não, né? Eu costumava sempre... Eu tenho esse hábito até hoje, mas eu fazia muitas perguntas para mulheres que eu via os filhos bem criados. assim. Então, mulheres que me inspiravam em relação... Por conhecer filhos bem-sucedidos, e homens de Deus, mulheres de Deus, eu, eu chegava nessas mães e falava qual foi o segredo da, do, né, da educação dos filhos, como você venceu as dificuldades. Eu fiz muita pergunta sobre a adolescência, quando os meus filhos ainda eram bebês, né, ah. e a gente foi colhendo muitas pérolas e aprendendo Liga mesmo. muito. Eu, eu comecei a li, ler sobre a educação de filhos quando eu tinha 15 anos. O primeiro livro que eu li foi Socorro, Temos Filhos, do Jaime Kemp, porque eu era professora nessa época, com 15 anos, eu já trabalhava. E eu queria ajudar, os, dar uma forcinha para os pais, assim, então, para mandar uns recadinhos na caderneta, eu comecei a ler para ver se, né, ficava um pouquinho mais fácil <risos> o meu trabalho, porque estava muito difícil lá com as crianças, eu falei, gente, eu preciso ajudar esses pais, né, então eu comecei a ler com esse intuito, e depois eu lembro que o meu segundo livro foi Ouse Disciplinar, do James Dobson, James e também é um livro maravilhoso, e aí foi, né, então eu continuei lendo, continuo até hoje, e mesmo já meus filhos estando grandes, eu acho que é, é algo que é uma área que eu gosto bastante, né, e a gente precisa realmente, ninguém é auto -ensinável. eu acho que essa troca com pessoas que fazem bem, pedir a ajuda dos universitários é algo muito bom, muito bom. né, e a gente é, às vezes a gente ganha tempo também nessas trocas, nessas conversas, e eu lembro que alguns conflitos que a gente teve, né? assim, de não saber em alguns momentos como realmente aplicar, até o conhecimento que a gente tinha, nós pudemos sim ouvir homens mais experientes, mulheres mais experientes que nos abençoaram. Então a gente quer encorajar você, né? Eu sei que muitas vezes é, eu não sei se os pais também têm isso, você não tão forte, mas as mães elas têm uma questão da culpa muito forte. Uhum. Né? Então, assim, se o filho foi mal na escola, é culpa da mãe. Se o filho está mal vestido, é culpa da mãe, né? Se está muito magro, é culpa da mãe, mas se engordou muita criança também é culpa da mãe. <risos> Então, mais ou menos... Que acho, mãe. Né? <risos> e aí, os, acho que os pais, eu acho que eles lidam um pouquinho melhor com isso, mas eu vejo muitas mães que têm um fardo muito pesado. E educar filho, sim, dá trabalho, mas também existe um lado muito prazeroso. Em todas as fases, né? tem é, uma parte muito gostosa, de você ver o seu filho crescendo, amadurecendo, tendo novas conquistas, experiências. Eu me lembro que em todas as fases a gente se dava muito, nós nos doávamos e a gente se cansava algumas vezes, mas em todas as fases, a gente celebrou tanto. né? Cada, cada conquista, mas eu lembro deles pequenininhos, as primeiras coisas né, de coordenação motora, os primeiros é. rabiscos, as primeiras letrinhas, as primeiras leituras, e eu lembro que quando eles estavam crescendo, eu lembro que eu ouvia eles conversando e colocando a opinião deles sobre o mundo, e muitas vezes eu ficava assim, vasubacada, falava, uau, uau, incrível, eles estão se tornando. Meus filhos estão se tornando. Eu lembro da, né, o Isa, a Lisa me surpreendendo, nós costumávamos sair, né? De vez em quando você não saía só com o Isael, e outras vezes só com a Alissa. Eu tinha os meus encontros só com o Isa e meus encontros só com a Alissa, que foram momentos muito especiais que nós tivemos, e eu, eu ficava olhando nos olhos dele, eles contando coisas da vida, os pensamentos. E eu lembro dessa fase que foi mais. Aí no final da adolescência, juventude, assim, eu ficava, uau, uau, que, que pessoas incríveis são esses dois, né? É. Então, eu acho que todas as fases têm essa parte muito gostosa da gente, né, apreciar. Então, não deixe que só o fado, né, falando aí, o coração dos pais agora, né, te tome. Eu só só acho o desafio defina o que é criar filhos. Eu acho que a gente tá vivendo um momento de muita tensão e quando a gente olha para frente, né, algumas pessoas aí com tanto medo aí do futuro... É, nós não podemos andar assim, nós precisamos lembrar que temos um Deus também. que cuida da gente todos os momentos, né? E os teus olhos para o monte, uhum. para onde tiver um socorro, né? Que é o Senhor nas nossas vidas. Educar filhos também é uma questão muito de fé. Eu acho que a gente é. tem que fazer o nosso melhor, né? Não, não podemos ficar acomodados nessa questão da ignorância. Ou, ah, eu, eu não tive também, não vou fazer, não, né? Nós temos que ir atrás, temos que aprender e crescer. Mas também precisamos lembrar que como tudo na vida do cristão a educação é um ato de fé você tem que fazer a sua parte, fazer segundo a palavra e crer que Deus também né, vai intervir e você vai ver algo muito lindo lá na frente quando a gente está semeando algo você não vê de pronto né, a, a, o resultado daquela semeadura né? não sei se você já teve uma experiência aí com jardim, eu não sou a pessoa mais experiente já tive poucas experiências com plantas mas é uma questão que exige paciência e técnica, né se você erra o ponto erra a mão, você perde o negócio né, mas você precisa ter um olhar cuidadoso, voltar ali para aquela planta, e os filhos também são assim, você tem que ter esse olhar cuidadoso, está sempre ali, né, mas lá na frente eu tenho certeza que seu coração vai se alegrar muito, e eu sei que nós temos pequenas amostras disso, muitas vezes a gente é firme com os nossos filhos, né, nós somos em alguns momentos, e parece assim que você não tá vendo uma resposta imediata, mas um pouquinho à frente você pode perceber que aquilo já entrou no coração né, dele, e isso é muito gostoso, mas não faça isso só na questão do, da, da força do seu braço, conhecimento, sabedoria, mas faça crendo que Deus é um Deus que te cuida e te abençoa em todas as áreas e não é diferente nessa questão, né? Então, respira fundo, uhum. crê tudo certo, faça o seu melhor, se aperfeiçoe, é, e você ainda vai se alegrar muito aí com essas flechas. É, e dentro do que a Kelly falou do aperfeiçoar, eu quero chamar a responsabilidade para os pais de buscar conhecimento bíblico em direção do alto. Muitas Sim. vezes chorava diante de Deus, oração, dizendo, senhor, eu não sei como encaminhar essas crianças da melhor forma possível. Eu tenho uma noção geral de princípios de valores, principalmente naquilo que é personalizado, que um vai requerer uma atenção mais específica do que o outro em relação a um assunto diferente do que o outro precisa. Mas o tempo todo orando, buscando de Deus, como aquele é diz, procurando estudar, principalmente o que a Bíblia diz sobre família e criação de, de, de, de filhos, ouvindo gente com mais bagagem, que foi bem é, é, é sucedida. Então, quero começar nisso, porque hoje em dia as pessoas fazem uma pergunta, às vezes, numa live. Né, esperando assim que você dê em 30 segundos, todo o segredo para conduzir o sírio, a gente não funciona assim, é muito mais profundo, é muito mais complexo. Né? Então, a razão pela qual a gente escreveu um livro, gravou um curso, e não esgotamos o assunto, gente, são só fundamentos. Né? Aliás, eu, eu quero encorajar, nós, nós temos lá no site do avalho.com, né, você pode é, é, acessar o como /com flechas, nós temos um lugar onde você pode fazer perguntas sobre criação de filhos. Essas perguntas que a gente está abrindo, seja a caixa de perguntas no Instagram ou mesmo lá no site, não é porque vai dar tempo de responder tudo em lives. Nós estamos nos organizando para quê? Para tentar trazer uma aplicação mais personalizada do que a gente já ensina no livro e no curso de filhos, e talvez até uma ampliação de, de, de, de assuntos que a gente não cobriu que podem ser ferramentas aos pais. Né? Ainda estamos definindo as ações em cima do volume de perguntas. Se vamos tentar responder isso em live, se vamos né, simplesmente transformar em vídeo, se vamos é, é, elaborar um outro curso, estamos nos organizando porque queremos ajudar os pais. Agora, gente. Não adianta né, você querer um assunto tão importante, uma missão tão gloriosa, e de tamanha responsabilidade como comércio de criar filhos, e querer ter conselhos de dois, três minutos, uma hora, e dizer, está tá tudo aqui o que eu precisava. A gente precisa aprofundar. Mas a gente está falando de coisas que nós fizemos juntos. Então, vamos lá. Uma experiência que nós tivemos, é por isso que a gente diz, peça sabedoria do alto, busca a direção do Espírito Santo, porque o contexto de cada um é diferente. Eu passei 17 anos antes da pandemia então isso está valendo até 2019 passando em média três dias por semana fora de casa né e era uma preocupação que eu tinha porque assim eu precisava marcar a vida de vocês né como isso ia funcionar isso foi um chamado específico de Deus né, para um ministério itinerante, além do, do, do, da, de servir na igreja local como, como pastor. Então, a gente tanto teve conversar com vocês. Eu lembro que eu dizia, ó, filho de um jogador de futebol, filho do caminhoneiro que viaja, tem um monte de gente que viaja. Aliás, na igreja nós temos muitos vendedores que passavam muito tempo fora de casa né, por, por conta do tipo de trabalho. Mas eu dizia para vocês até com essa preocupação de mostrar, não é o ministério, não é Deus que tirou o pai de casa, mas a gente também tentava compensar. Numa época onde eu não podia, fazer sacrifícios gigantescos para gastar muito tempo falando com vocês no telefone enquanto estava fora. Né? Eu lembro de uma época onde, quando você é, é, atendia uma ligação fora da, da, da sua área, você pagava uma taxa de deslocamento quando ligava, era uma tarifa de interurbano bem mais cara. Hoje, tudo simplificou com a internet, mas era muito caro conversar com vocês enquanto estava fora. Né? E eu lembro, assim, de, de uma ocasião que foi o auge, que eu paguei uma conta de celular, só de celular, né? de novecentos de e tantos reais. Né? E precisamos pensar né, que 15 anos a mais, mais do que isso, quase 20 anos atrás, é, é, é, isso, assim, era um montante exorbitante. Mas a gente tinha que se adequar. Mas eu, eu lembro de uma ocasião que eu voltei de uma viagem, e, e vocês sempre queriam, a mãe me pedia isso, vocês acostumaram a, a, a ver junto, queria um relatório completo, né? se assim, eu tirei foto da cidade, dos lugares que eu fui, do culto, o que é que Deus fez, o que, que aconteceu, e eu lembro que eu voltei de alguma cidade do Nordeste, não sei qual era, né? e, e eu tirei alguma foto é, é, é, da, da, da praia, né? nós paramos em algum lugar e eu tirei uma foto da praia, e quando vocês viram aquilo, eu lembro que você falou assim, ô pai, você devia ter uns 9 anos de idade, raio quando você for pregar nessas cidades legais que tem praia, marca isso nas nossas séries e nos leva a Aquilo poderia ser uma coisa só pra gente rir. Mas naquela hora acendeu algo. Eu tive uma nota no meu espírito, era aquele testemunho interior, que eu sabia, era o Espírito Santo dizendo, preste atenção nisso. E de repente eu comecei a entender, falei, aí, Deus tem uma estratégia para minha família que pode ser diferente das outras famílias. E a partir daquele momento, eu comecei a me organizar né, para atender determinados convites, que, que a data era flexível, em momentos em que vocês estavam livres da escola e eu podia levar junto. Mas assim, não eram igrejas que tinham condição de bancar a viagem da família inteira. Né? Eu, eu me lembro da, da, das primeiras vezes que nós fizemos eventos, é, é, é, por exemplo, Porto Seguro, Bahia, né? o pessoal que nos convidava dizia, pastor, se o senhor tiver milhagem para trazer a família junto, nós conseguimos cortesia em alguma posada ou, ou hotel, e a gente cada um sacrificava de um lado para a gente poder ter tempo juntos. Agora, isso foi algo muito importante, por isso que eu, eu, eu mencionei antes da memória de fazer junto, porque naquele momento, eu lembro nesse evento de Porto Seguro, que foi um dos, dos primeiros, vocês brincando o dia inteiro, era um hotel que ficava de frente para a praia, eu nunca tive um negócio daquele na vida, acesso a uma coisa dessa, não tinha a menor condição de pagar sequer uma diária para a gente é, é, é, é ficar naquilo. E não era nem assim do, do, dos cinco estrelas, mas era um nível que a gente nunca tinha, tinha tido acesso antes. E eu, feliz de você estar lá brincando, se divertindo, e eu lembro que eu fui me arrumar para ir para o culto que eu ia pregar. E quando eu saí do, do banheiro no quarto do hotel, vocês estavam já no quarto esperando ali a vez, para entrar no banheiro, se arrumar, eu falei, onde é que vocês pensam que vão? Vocês falam, não, nós queremos que o senhor é na igreja. Eu falei, de jeito nenhum. Eu lembro que eu apontei a janela e falei, olha esse mar, olha essa piscina, tipo, aproveita que é uma vez na vida. Né? e eu lembro que você estava assim, pai, nós brincamos o dia inteiro e amanhã está aí, nós queremos ir com você para a igreja, e eu ficava olhando assim sem acreditar, né, e eu lembro que vocês ainda disseram, e se você for curar os doentes, nós queremos orar com você e te ajudar. A parte mais divertida do culto. né <risos> E eu lembro assim que vocês ainda faziam, a, a, a lista principalmente dizia, pai, Israel já orou, agora é minha vez, <risos> né, então assim, essas, essas ações me permitiram... Levando vocês juntos em muitos lugares, não só estar mais perto, não só ter tempo de qualidade de família, mas discipular vocês até em relação a questões do ministério né, e do serviço a Deus. Então, até hoje eu sou criticado por amigos, né, subirá, não tira férias, subirá, sair pregar. Né? A verdade é que onde quer que a gente esteja, e surgem situações. Né? Que, e, e normalmente a gente não altera o plano de família, mas a gente sabe que em qualquer lugar que tiver, mesmo de fé, nós vamos na igreja uhum. eu lembro da primeira vez que nós viajamos sem eu pregar, que a gente tava duas semanas quase lá em, em Orlando, mas eu falei para vocês, ó, domingo ninguém vai para o parque, nós vamos para a igreja cultuar, e eu tinha dito, ó, papai não vai pregar em lugar nenhum, vou ficar só com vocês eu lembro quando eu falei que é para igreja, você disse, então pode pregar tipo assim, a questão não é se o senhor prega, se nós não podemos ir no parque no dia da igreja, que diferença faz? Mas eu dizia, não tem passeio, não tem né, coisa mais importante no domingo do que a gente estar junto no culto. É então, a gente foi ajustando essas coisas e eu não digo a outros pastores que tem que fazer isso, mas foi uma orientação que eu tive. Né? Uma, um capítulo que a gente tem no livro como flash é Invista em e Memórias. Né? E parte das memórias mais gostosas e deliciosas que eu tenho da família é a gente viajando. Né? Aliás, eu queria até fazer uma pergunta para vocês aí responder na live. Israel, qual foi a viagem Estou falando de quando você estava em casa como filho. Não, não uhum. vale a lua de mel, já deve ter ganho dessa, ok? <risos> então, qual foi a viagem que, que mais te marcou, assim, que você lembra? Foi ainda para para Tanzânia, Moçambique, no passado na África do Sul. Ok, dá, um, dá uma pausa aí, Lissa. Qual foi a viagem que mais te marcou? Ai, gente, fui influenciada aqui pelo meu irmão. Acho que não, eu você já deu muitas vezes a mesma resposta hum. falando da África. Então, deixa eu dizer o seguinte. É, quando o Ministério começou a crescer, ganhar um pouco mais de fome e expressão, comecei a receber convites para pregar em muitos países da Europa. E, e, e, e nós tivemos dois momentos. Um que a gente planejou uma viagem que não pôde acontecer, e outro quando ela finalmente aconteceu, que foi na virada de 2013 para 2014, que foi essa ocasião que vocês foram conosco. É, eu lembro que eu estava nessa, nessa fase, né? primeiro a gente tinha planejado de 2011 para... Pra... Não, não, perdão da África foi antes a África foi de 2009 para 2010 não, não faz sentido eu contando aqui a idade que vocês tinham é, é, eu confundi, 2013 para 2014 foi quando finalmente aconteceu a da Europa mas eu lembro que eu estava orando a respeito desses convites e o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito clara ele diz, eu vou abrir porta para que você vá com a sua família para muitas nações, mas ele me disse antes de fazer com que seus filhos se encantem com o primeiro mundo eu quero que você os leve para o campo missionário. Eu falei para Deus, se eu atender convite do primeiro mundo, eles nos levam e nos hospedam, porque a gente não tem condição de ir. Mas se eu for para a África, eles não têm condição de nos levar. A gente tem que bancar toda a passagem, a gente tem que levantar recursos para ajudá-los. Então, eu estava dizendo para Deus, não é que eu não queria, eu não tinha condições para aquilo. E eu lembro que enquanto eu, eu dei essa desculpa, o Espírito Santo diz, venda o seu carro e invista nisso. Né? Então, foi... O momento que eu tomei uma, uma, uma decisão, né? E eu investi, eu sacrifiquei é, é, aquele carro e falei: e nós vamos, né? E por ter se movido de baixo eu não estou dizendo aqui que todo pai tem que fazer aquilo que nós fizemos, no sentido de para onde levar os filhos, mas de ser sensível à direção do Espírito Santo. Gente, eu nunca li nada disso num livro, né? Isso foi uma, uma, uma direção que veio do alto. E para nós foi um momento assim, extraordinário, mesmo como família. Eu lembro da gente lá no norte da Tanzânia no meio do nada, literalmente numa base distante da cidade, não tinha nem energia elétrica. Kelly uhum. e eu dormindo no chão, porque só tinha duas camas onde nos hospedais, a gente pôs vocês, porque tinha perigo de escorpião naquele lugar... Né? Eu pensei gente... até hoje pedir água quente em sua ilha, Você sabe, porque ainda? eu pedia todo dia para dar banho nas crianças de balde que a gente chamava que era banho, banho tcheco Então né? fala aí, como... fala isso ali. É É, Adjamoto, eu pedia todo dia <risos> o balde de Adjamoto que era água quente para a gente poder dar, fazer o nosso banho de caneca feliz, pelo menos morninho E o, né? chinelo, o chinelo na mão na hora de dormir por causa do escorpião é, mas vocês não sabiam dos escorpiões, a gente não falava nada, essas histórias vocês ouviram depois. É. Aí, o que que acontece? E graças a Deus, a gente não teve nenhuma visita que a gente tenha tomado conhecimento deles enquanto, enquanto dormia. Eu que ele dormiu com ratinhos passeando em cima da gente. Eu, eu lembro da história do escorpião. Você lembra eu da história? Lembro. Mas eu acho que eu foi, de... foi depois que nós voltamos, porque a gente não queria vocês com medo. Né? Aliás, a gente assistiu um filme chamado A Vida é Bela, eu não me lembro, que é um filme italiano, do do. Mas talvez eles lembrem porque que os missionários falaram que tinha. É, eles, a, a, criança, sabia. a informação foi dada de forma pública. Então, pode é, ser que a, que, a... que a tranquilidade é que eles estavam na cama. É. Bom, aí, é, é, é, nesse filme, o camarada está com o filho num campo de concentração nazista, né? e tudo que acontece, que, que os caras falam em alemão, o que está acontecendo, o pai traduz para o filho italiano como se fosse tudo um jogo, uma brincadeira. Em outras palavras, ele não deixa o filho entender a seriedade daquilo tudo. Eu lembro quando nós terminamos de assistir o filme... Eu, apesar de não gostar muito de drama, eu fiquei muito tocado, emocionado com, com, com aquele filme. Achei que foi um investimento que valeu. Eu lembro daquele dizendo, nós podemos criar os nossos filhos dessa forma. Eles não precisam carregar o mesmo peso que a gente, que é adulto. Eles não precisam saber de problema Tanto que até hoje, você ali se surpreende, né? Quando eu falo, assim, da falta de recursos quando vocês eram crianças, do nível de privação. Inclusive, né? gente... eu acho que é a primeira vez que eu escutei dessa conta do telefone. Uhum. <risos> E agora, hoje, como alguém que paga as contas da minha família, eu chorei um pouquinho, porque né onde está o seu tesouro, está o seu coração, e agora eu entendi um pouquinho mais de como você priorizou a família. né Eu acho que essa do telefone eu nunca tinha falado mesmo. Mas o que a gente precisa, a gente buscar a direção de Deus? Então, assim, a gente decidiu investir nas memórias, trabalhar questões com vocês. Gente, quando nós voltamos da África, foi uma revolução. Eu eu, eu lembro do Israel ajoelhar do lado da privada. Na, na, na casa que a gente morava, agradecendo a Deus que a gente tinha uma privada né então assim. Eu, eu lembro lá na África mostrando para vocês falei, ó, oh, isso não é só na África, não. Nós temos é, é, no Brasil lugares com a realidade né de, de, de, de escassez, de miséria muito grande e Exatamente temos que servir. Muitas experiências que a gente teve até de chave de realidade estavam envolvidas com a vida da igreja, de projeto social. Eu lembro que a mãe me levava para ajudar na creche. Eu lembro que isso me fez valorizar tanto a família que a gente tem. Então, é muito legal quando a gente tá estava envolvido assim na igreja. Né? Era um orfanato. Era um orfanato? É, era um orfanato. Um orfanato. Mas tinha um trabalho social que vocês eram de é, Os dois, dois participaram também. comigo. A gente teve um projeto uma vez uma comunidade também, né? uma escola uhum. de comunidade. E vocês dois participaram. Né? Não sei se a Isa lembra também. Mas vocês é. iam, ajudavam conversar com as crianças, a gente orava, dançava com eles, e foi um tempo bem legal também, que vocês voltavam bem impactados com uma realidade bem diferente né, do que vocês tinham, mas que a gente sempre aprendia nessa troca. É, a gente sempre tentou fazer muita coisa junto, a única viagem que eu me lembro, que eu digo assim, de certeza essa, a gente não pregou, eu não preguei, que a gente só teve férias, foi quando, finalmente, depois de muitos anos orando, esperando, né, sonhando com isso e organizando, a gente conseguiu ir todo mundo para Fernando Noronha. Você já estava estudando fora, Israel, inclusive. veio nos visitar depois de um semestre, a gente sabia que eram as últimas férias antes de você né, casar, eu sabia que era você ia resolver do solteiro. a sua vida e nós do fomos para lá. Né? E o, o curioso foi que a gente acabou, por falta de conhecimento, não indo na igreja. Né? Mas logo não muito tempo depois da gente, o Marlon, que cuida aqui da, da, da, da comunicação, é esteve eu. lá, e, e, e ele esteve num culto, me corrija, Marlon, se eu estiver errado, e quando identificou que era de, de Curitiba, Comunidade de Alcance, o pastor falou, cara, conheço o pastor e tal, né, eu sei que se a gente tivesse descoberto a mesma igreja visitada, até poderia ter sido a única ocasião, mas é, a gente sempre procurou fazer isso junto, a ideia era, nós vamos cultuar Deus junto, nós vamos... É lógico, tinha contextos de viagem que não podia, mas sempre a gente priorizou essa coisa de vamos adorar Deus, vamos buscar Deus, vamos aprender junto e vamos trabalhar juntos. E né? uma coisa que eu acho que foi muito legal, porque isso que nós falamos da fé viva, a fé prática, mesmo quando criança, o Israel e a Elis, eles se moviam no Espírito Santo, eles tinham experiência de eles orarem com as pessoas e verem Deus curando, porque não são as pessoas, mas é o poder de Deus. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos em São Paulo, numa igreja, e estava tendo um, um momento de oração por cura, assim, o senhor não estava orando com algumas pessoas lá à frente, e o Israel estava, eu, tava, eu tinha saído com o Israel, eu acho que a gente tinha ido para o banheiro, alguma coisa assim, porque o Israel estava voltando lá minha frente. Foi uma reunião muito longa. É, e um, e um senhor que estava com a, a perna machucada, ele estava até, inclusive, num momento, apoiando a, a perna numa cadeira, assim, com a perna esticada, e ele falou... Vem cá, vem cá, vem cá, Viu? Fala, você consegue trazer o seu pai para orar aqui por mim? E Israel, ele tinha, eu acho que uns 7, 8 anos, a minha memória é isso. É, eu... E ele falou assim, por que, que você precisaria que meu pai orasse por você? Você sabe que meu pai não pode fazer nada por você, não é mesmo? Quem faz é Jesus. E se é Jesus que faz, eu mesmo posso orar, você me permite? E ele com as duas mãozinhas na perna do Senhor ali e mandou bala. É. Eu fiquei só olhando, toda aquela ousadia, assim, e como que o Senhor faz a obra, Senhor cura em nome de E ele terminou de orar, amém, e foi para o lugar, né? E convicto assim e foi muito mais experiências assim eu, eu me lembro como, como a gente falou mais cedo né os dois falavam agora é minha vez agora é minha vez os dois sempre queriam orar é, e nós vimos pessoas sendo curadas através da oração deles nós vimos é, palavras de conhecimento que ambos entregaram palavras proféticas para as pessoas eu me lembro a Alice uma vez que né, ela sentiu de Deus e de falar sobre um, um, um filho esperado para um casal ela não sabia da história deles e tal eu lembro que ela chegou em casa ela falava Deus, agora que eu dei a palavra, o Senhor deu um filho para ele, por favor, ela orava tanto por esse bebê, e, essa, e ela, na palavra, acho que tinha dado até o detalhe de ser uma menina, se eu não me engano, e depois, até hoje a gente recebe fotos dessa bebê, e nós nos alegramos porque Deus cumpriu a palavra dele, então essa questão da, da, da fé viva, da fé prática, a fé simples, porque o reino de Deus é assim, né? ele, ele funciona, é algo para ser vivido, é algo para ser experimentado, não é só algo para ser sabido, conhecido no sentido de você ler uma Bíblia e ter conhecimento de quem foram os grandes homens, os grandes fatos, e os princípios e preceitos, não. É algo para você deixar realmente tocar o teu coração e você viver isso. Uma coisa que eu amei viver com os nossos filhos, que eu acho que foi a base para esse servir em família, foi que sobre todos os assuntos, a gente sempre buscava princípios para aqueles assuntos. Então, a gente faz por quê? Aonde está escrito, né? Se a gente perdoa, perdoa por quê? Quem que inventou essa coisa de ficar perdoando o um outro? Então, a gente ia para a escritura e falava, a gente perdoa por causa disso, a gente anda segunda milha por causa disso, a gente serve por causa disso, a gente olha com amor por causa disso. Então, aonde estava... É, hoje existem algumas escolas que funcionam assim, a educação por princípios bíblicos, né? mas nós educamos os nossos filhos assim todos os dias, e desde os assuntos mais aleatórios, uma coisa que nos ajudava muito, confesso, né? Porque quem não tem, às vezes, o um Luciano Subirá vai para a Concordância Bíblica, que também funciona. Mas o Luciano fazia a nossa pesquisa ser bem rápida. Então, ele sempre tinha na ponta da língua vários textos sobre os assuntos mais aleatórios que a gente podia imaginar, e ele sempre tinha alguma coisa para acrescentar, e nós todos somos muito abençoados com isso. Mas caso você não tenha ainda toda essa facilidade, <risos> existem as concordâncias bíblicas, hum. né? E até nas bíblias de aplicativo, então você pode ali colocar palavras-chave e conversar em família sobre essas verdades. Isso é algo muito enriquecedor. É, muitas vezes nós tivemos os nossos cultos domésticos que o, o servir lá fora começa dentro, né? E eu lembro quantas vezes os nossos filhos compartilharam tesouros com a gente, assim nessa hora de compartilhar o que eles compreendiam e como aquela palavra tocava a vida deles. Então, eu quero encorajar vocês aí que estão com a gente, assistindo, né? façam realmente o reino de Deus, começar dentro da sua casa, traga esse viver simples, mas esse viver eficaz, esse viver real, daquilo que é a vida com Deus. É, né? e, e dê a importância devido a isso, a ponto de ser, se é uma prioridade, eu preciso dedicar meu tempo para aprender a funcionar bem, bem nisso. Eu vi muitos pais aqui abrindo a culpa, puxa, eu, eu perco a paciência com meus filhos, eu erro, eu... É, uma coisa importante, é, meus filhos falaram, quando a gente errava, a gente pedia perdão a eles, a gente dizia onde errou, porque errou, como errou, e gente, poucas vezes na minha vida, eu brinco assim, por temperamento, sempre fui um cara de pau, nunca tive vergonha de falar o que acho, o que bem, o que... mas poucas vezes na minha vida que eu senti profunda vergonha, né? era até diante dos meus filhos, que eu tinha a responsabilidade de instruir ser exemplo, tendo que pedir perdão, mas eu, eu dizia para eles, olha, o pai e a mãe não são perfeitos, e até quando a gente errar, a gente vai tentar fazer disso uma oportunidade de ser exemplo para vocês, inclusive em como conserto, agora, não adianta também só pedir perdão aos filhos porque errou e não aprender como fazer certo, né? Então, assim, a questão não é só tem que ler o nosso livro. Gente, tem muita coisa boa. Né? Se você, isso aqui é uma ferramenta a mais. O que nós queremos é que os pais entendam e pratiquem a verdade bíblica. Seja esse livro, seja outro. Eu não ganho nada com a venda dos meus eu, livros. Eu, Se você comprar o meu ou outro, não muda a minha vida. Eu bati os olhos agora no comentário. Mas pode mudar a sua casa. Eu, ah. eu bati os olhos no comentário e eu já perdi aqui. Mas alguém falou assim, ah, eu queria tanto ter tido uma família assim. Uma vez eu tive uma experiência que nós fomos visitar alguns pastores. É, foi a Silvana. Aqui. E eu lembro que eu também não, eu me converti só aos 15 anos. Então eu não tive essa vivência enquanto filha, enquanto criança, né? Mas eu lembro que já casada com os filhos nós fomos visitar uma família cristã e, e eu lembro que a gente estava todo mundo na mesa sentado, assim tomando um café e de repente alguém ligou, né? Se o, o chefe da casa era um pastor, ele atendeu o telefone assim na mesa e ele começou a conversar assim mais de cantinho, estava atendendo essa pessoa e de repente ele fez um sinal. E aí, de repente, se formou um coro na frente dele. Foram. Era a esposa e os filhos, e eles começaram a entoar um hino. Mas foi tudo assim, meio por sinal. E de repente, até a gente estava sendo tocado por aquela canção com divisão de voz, e ele deu um sinalzinho assim, tipo assim, a pessoa chorou, mas eu já estava quase chorando também, porque foi muito lindo, né? E eu lembro que aquela hora eu pensei, eu falei assim, nossa, eu queria ter tido crescido numa família assim faz um sinal, assim, ó, e todo mundo já sabe Eu que nunca seria esse maestro para é. vocês, que musicalidade e, e, é quase aqui, zero aqui. E eu tô compartilhando isso porque eu lembro que naquela hora eu fui é, consolada pela questão de que eu não tinha tido essa oportunidade enquanto criança, mas os meus filhos tinham tido. Né? Então, eu não sei, Silvana, se você tem filhos e eu, se outras pessoas como assim têm essa mesma questão, puxa, como eu queria ter vivido. E uma coisa que eu acho linda é que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam Amém. sobre nós, tem uma nova porção, e, né, então, se você não teve tempo antes de viver, você pode começar a viver a partir de agora. Se você já é uma avó, então viva com os netos. Né? Se você ter que se ajude cresceu... as próximas gerações a ter aquilo que você não teve. Não use é. isso como desculpa para não dar o que uhum. não te deram. Use isso como uma força propulsora que diga: eu pude não ter, mas vou melhorar. A vida das, das próximas gerações. Né? Criar filhos é uma missão fantástica, Sim. extraordinária. Depois de Jesus, a melhor coisa que me aconteceu foi meu casamento e meus filhos. É, alguém me perguntou aqui: ainda vale a pena planejar ter filhos se o fim está próximo? né, é, é, eu lembro quando adolescente pensava, acho que não adianta casar, Jesus está voltando, mas gente, tá bem que você casou desde, é, desde a primeira geração da igreja se espera a volta de Jesus, hum. porque Ele queria que cada igreja vivesse na iminência do seu retorno, pronta e preparada a qualquer hora. Mas isso não significa que a gente, Tanto que a, a, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, para quem não sabe, é uma carta de correção para gente que em nome de Jesus está na iminência de vir ou já veio, que era outro desvio que tinha eles não queriam nem trabalhar, e Paulo disse alguém não trabalha, então também não coma. Né? Então, tipo assim, essa visão fatalista, está tudo acabando, não adianta. Não, nós não sabemos. O fim está próximo, nunca teve tão próximo. Está cada vez é mais próximo. Mas não Eu quer dizer adiantar. que amanhã, não quer dizer... Que, que, é, que é durante a nossa vida, então a gente tem que viver pronto para Jesus voltar, uhum. mas até até no serviço a Deus, eu estou pronto para Jesus voltar qualquer segundo, mas estou disposto a trabalhar o resto da minha vida para Jesus se ele não voltar durante o tempo da da, da minha própria geração. E né? de novo? Então, Oi? Os filhos são, de novo, os filhos são como flechas, não é só um privilégio criá-los, né? Hoje não é só você e a mamãe se ao Senhor, você tem mais dois que vão ter filhos para servir ao Senhor. Exatamente. Então, a gente quer encher o Java exatamente para preparar o caminho para o fim. Porque o, o ciclo não se encerra. Então, gente, a mentalidade que nós precisamos ter, independente do que virá, né? Ah, então o, o, o fim está aí. Jesus voltou, ótimo para os filhos, né? Inclusive, se você os criou no caminho do Senhor e vão com ele, né? Como a não existência pode ser melhor do que todas as boas possibilidades da existência quando nós somos comprometidos com Deus? Então, é, eu, eu acredito que nós, como aquele diz, precisamos de fé. Nós vamos honrar a Deus, ele honra aqueles que o honram. E qualquer coisa que a gente enfrente nessa vida, em termos de sofrimento, como diz Paulo, é passageiro, e não pode se comparar com a glória que há de ser manifestada em nós. Gente, é, só, só falar aqui enquanto eu lemos, Rael, uhum. o que estamos anunciando do livro como flechas, um presente do propósito da família, servindo a Deus em família, e os dois cursos online, é só durante essa fase da pré-venda. pré-venda é aquela só compra paciente, ela não vai uhum. ser despachada correndo, né? é, é, mas é, significa que você só tem esse benefício agora. A partir do momento, né, eu acho que o prazo que a gráfica nos deu está em torno do dia 20, isso pode acontecer antes, pode ser depois. A gente não vai estender muito. A partir do momento que o livre comprou, pronta entrega, nós não vamos disponibilizar todos esses benefícios. Nós estamos fazendo esse investimento já. Né? Agora, você ainda pode parcelar isso... É, é, é, em até nove vezes né se o valor for maior 10 mas parece que o valor só desse livro talvez de nove vezes sem juros inclusive então nós queremos colocar na sua mão a ferramenta falei antes eu não tenho nenhum ganho pessoal é lógico que as vendas fazendo pelo Ministério ajuda o próprio Ministério a oferecer cada vez mais ensino bíblico mas o que nós mais queremos é pais aprendendo, não importa se é com a gente, se é com o nosso livro, com o livro de outro, são famílias que possam refletir e glorificar a Deus. Já tem que concluir? Dá, isso. Vou fazer dois comentários, só rapidamente voltando nessa questão do fim, o próprio Jesus em João 17, ora, né, pelos seus discípulos, pela igreja, né, ora por nós, dizendo, né, rogando ao pai que não os tirasse do mundo, mas que os protegesse do mundo, né. A minha oração hoje, já pela minha filha, ela, Maria, e os meus próximos filhos ainda que vêm é que né? Não que o senhor os tire do mundo, mas que o senhor os proteja do mundo, né? para que eles possam também servir é o senhor aqui. E agora, ressaltando também a importância do preparo, eu acredito, né? ainda sou, eu ainda sou novo nessa questão, mas por tudo que já tenho estudado, tudo que eu vi, buscado aprender, eu acredito que criação de filho é muito como você né? construir uma torre, ajudar na construção de uma torre. E se você deixa para aprender sobre como lidar... né com a criação de filhos, enquanto você está criando os filhos, ao vivo, muitos desafios vão ser difíceis, né? De você estar preparado para lidar com aquilo a tempo. Falei né, numa live essa semana com meu pai. Você não se prepara para correr uma maratona dias antes dela, né? São muito, é muito tempo de preparo para que, quando chegue o momento desse grande desempenho físico, você esteja pronto para lidar com ele. Então, eu quero encorajar muito, né? mesmo você que é casado, não tem filhos, até mesmo você solteiro a buscar aprender essas lições. Porque tudo que você aprende hoje, você já está se preparando para o futuro. Eu hoje não só né, tenho lido esse material, eu já peguei várias sugestões com a mãe. Eu, eu gostei muito de uma sugestão dela que eu li recentemente do James Dobson também, né, educando meninas, né? Para eu já anotei lições preciosíssimas para quando minha filha for adolescente, né? Quando ela tiver mais velha, então assim não espere para esse momento chegar para começar a se preparar. Né, então de novo é, é muito importante, né? Que você esteja Buscando esse aprendizado, não só né, nesse livro, em outros, mas que você deixe essas verdades, esses princípios bíblicos entrarem no seu coração, porque só assim você consegue proporcionar né, não só que você possa viver o melhor em família, mas que os seus filhos possam viver o melhor, né, que o senhor planejou a família e né, desenvolver realmente o seu propósito e viver... De acordo com o senhor, não existe lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. E os pais são os catalistas disso. Então, já comece a se preparar hoje, mesmo se você não tem filhos, mesmo se seus filhos são novinhos, mesmo se você é solteiro. Né? É importante aprender essas coisas. Então, é, realmente, encoraja. É verdade. Gente, eu, eu normalmente não gosto que a live passe de uma, de uma hora. É, mas é, é difícil a gente conseguir fazer isso com a família toda. Eu, eu ainda queria mexer algumas coisinhas, eu estou vendo que a audiência tem é, é, é, permanecido, nós não vamos estender muito tempo mais, mas eu, eu ainda quero que a gente possa terminar orando é, é, é, com as famílias que nos acompanham. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1,4, que com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Tudo aquilo que Deus nos dá, a gente tem a responsabilidade de transmitir. Então, ensino, a gente tem que tentar transmitir através do livro, do curso, e tem né outros materiais que a gente disponibiliza aí de forma gratuita na internet muito ensino sobre sobre família é, mas é, é, experiência a gente divide compartilha tentando inspirar a, a fé de outros mas nós queremos também orar suplicando que, que a graça que nos assistiu durante esse tempo também possa se manifestar na sua vida né eu, eu não gosto nem quando a gente transfere tudo para Deus e nem quando os homens acham que vão transferir tudo para eles a gente, sem Deus, pode fazer nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis poder fazer. Né? Mas achar que então a gente também não tem responsabilidade, é que ele que faz acontecer, também é um grande engano. Né? Porque assim, se hoje eu olho para uma família abençoada, né? um, um, um casamento de mais de 25 anos é, é, é, é funcionando, filhos preciosos como vocês, e dizer, ah, foi Deus que me ajudou, alguns podem olhar do outro lado e dizer, então, ele não me ajudou. Na verdade, o que nós precisamos entender, além de muitos fatores que fogem ao controle, a tentativa de uma explicação rápida, é que também a gente precisa cooperar. Então, a gente orava, buscava ajuda de Deus, socorro, misericórdia, livramento, milagre, provisão. Gente, eu não queria, eu vejo algumas pessoas dizendo, eu queria ter nascido em beijo de ouro, lá, não, eu não queria nada disso. Eu vivi uma, uma, uma vida é, é simples, eu acho mais bonito ser simples do que pobre, né? <risos> Nós vivemos desafios, quando vocês estavam começando a crescer, eu tive que tomar decisões, deixei a igreja pastoreava fui plantar uma igreja nova sem salário a gente vendeu tudo que tinha né a gente passou altos perrengues mas no meio disso tudo nós estamos vendo socorro de deus milagres de deus provisão de deus então assim eu quero só pedir a quem nos assiste não valorize as dificuldades veja as oportunidades no meio delas da gente crescer e experimentar o que Deus tem hoje quando meus filhos depois de crescido ouvem as histórias daquela fase difícil eu lembro, no início, eles olhando com a cara, assim, com a gente, alô, tipo assim, a gente era feliz, e eu digo, a gente era feliz, e a prova é que a gente não precisa de muito para ser feliz, né? Então, quando as pessoas perguntam, passou, precisa é, é, é, ter muito recurso? Não, é lógico que quem pode oferecer algumas coisas melhores seu, seus filhos que o façam, né? Mas vamos nos, nos lembrar, né, que além da gente ter que dar o básico, né, também não... não, não, não Podemos aqui para o extremo dizer não precisa e as crianças não estão nem comendo. Não é disso que eu estou falando, mas além de dar pelo menos o um mínimo que a atenção... Em primeiro lugar, a vida espiritual e com Deus, que você deu o melhor para eles. Segundo, que a atenção, a dedicação, a expressão do amor, a valorização da pessoa, de cada um dos filhos, o tempo investido neles, mostrem o quão importante eles são e que eles são o nosso maior tesouro. aquela teve experiência, o pai dela... Né, levava eles para o quintal, botava o colchão, eles nem via a hora que, que dormia, acordava já na, na, na cama, mas é, é experiências assim que não são caras, né? não, não, não depende de ter dinheiro para passear, a gente pode ter um momento divertido em casa e um passeio de rico chato e cheio de briga e confusão, né, então assim, em vez de só a gente valorizar ah, não tive a oportunidade, Vamos ter a mentalidade de Deus a nos dar sabedoria, nós vamos criar, minha esposa trabalha com crianças a vida inteira, o Ministério Infantil nem se fala, ela tem uma história que ela foi impactada na África com uma pessoa, não tinha nada para as crianças desenhar, não tinha recurso nenhum, eles não tinham sala de aula, reuniam debaixo de uma árvore, e foi um dos ministérios com crianças mais surpreendentes que ela viu, porque mesmo sem recursos, ela estava seguindo a direção de Deus e o que estava experimentando de resultado era extraordinário. Uhum. né? Oro que Deus dê graça, te ajude a crescer e prosperar. Mas, gente, não é isso o mais importante para criar os filhos. Nós temos que ter temor de Deus, direcioná-los com propósito e nos doar a Ele, dando o nosso melhor. Né? E não é só o melhor de hoje. Que cada dia que passa, que a gente possa ter um melhor, que seja melhor ainda, crescendo no entendimento da palavra. Uhum. Lissa... É difícil os quatro falar ao mesmo tempo. E você, talvez, com a o Israel ainda é pai, eu ainda nem sou mãe, mas eu queria que você falasse alguma coisa Deus colocar no seu coração, não importa se seja totalmente fora do assunto. Israel também, depois Kelly, daí nós vamos orar. É, tem um ditado no inglês que fala que pessoas machucadas machucam pessoas. Mas o que a Bíblia também nos mostra é que pessoas curadas também curam pessoas. E eu acredito muito que... É, mesmo que a gente fale, mesmo que a gente erre, o Senhor ele pode usar isso para cooperar para o bem. Ele uhum. tem o dom de transformar tudo em coisas belas. Então, é, independente dessa história até aqui, você ainda pode plantar sementes muito boas, você vai colher. Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente também vai colher. Então, dá tempo de você fazer uma nova semeadura. É, Deus é o Deus que reme o tempo. Então, eu acredito que Ele pode fazer um milagre também. Mas se por muitos anos algo ruim aconteceu, creia que Ele é o Deus da cura, tanto emocional quanto física, Amém. e que ainda tem muito para ser aproveitado. Amém. Valeu. É e importante também lembrar né, que se todo mundo é, fosse depender só do que recebeu, nós vivemos num mundo machucado e sempre vai ter alguma questão que não é bem resolvida em si. Se a gente fosse passar para frente só do que a gente recebe, né, nu nunca ia dar certo isso. Mas Filipenses 2.5 fala para a gente ter a mesma atitude de Cristo Jesus, né, que foi uma né, de abrir mão. ele É né, uma atitude completamente altruísta. Então eu tenho que lembrar também que eu não vou responder pelo que eu não podia fazer. Eu não tenho controle sobre a atitude dos outros, mas eu tenho controle sobre a minha atitude. Eu não vou ser cobrado né, sobre como meu pai foi meu pai, ou como minha mãe foi minha mãe, ou minha irmã, minha irmã. Mas eu vou ser cobrado de quão eu fui, como eu fui irmão para minha irmã, de como eu fui né, um filho para os meus pais. Então, eu só posso fazer a minha parte. Né? E Independente do que aconteceu comigo, eu posso ter essa atitude de né, querer dar algo diferente, de querer pensar nos outros, de querer considerar os outros mais importantes e né, de trazer um novo começo. Né? Como você já ouviu, provavelmente... É, você ouviu um pouquinho hoje do histórico tanto do pai como da mãe, mas isso não era algo que foi comum na nossa família, né? o, o meu avô teve uma história completamente diferente, mas ele decidiu né, que a família dele ia ter algo diferente, e hoje eu acredito que o que nós vivemos né, como família é ainda melhor do que o meu pai teve em sua infância, né? e eu espero que hoje ainda agora, né, conforme os filhos aí estão chegando, e vocês agora, além de pais, são avós, né? que eles também possam ter uma experiência ainda melhor do que a gente teve. Então, é, realmente tem que começar com alguém e você só pode fazer a sua parte, e outra coisa, o último conselho que eu quero deixar rapidinho, é como minha mãe falou, de não depender do seu braço uma oração que eu e minha esposa fazemos todos os dias, é que a gente possa educar a nossa filha de acordo com os caminhos do Senhor, além da nossa capacidade. Né? Que o Espírito Santo nos ajude, né? de um jeito que só ele, ele sabe o melhor jeito de fazer isso. Então, mesmo do que a gente estuda, do que a gente lê, a nossa oração é que a gente possa fazer e exercer esse papel, além da nossa capacidade. Que a gente faça isso né? com o coração dele. Então, não dependa do seu braço também. Amém. É, só quero né, finalizar falando que servir a Deus em família não é só você ter uma oportunidade na igreja que você serve ou um lugar público, servir a Deus, isso também é importante, né? mas o servir a Deus começa realmente dentro das nossas casas, quando nós obedecemos os princípios, quando nós perdoamos, quando nós servimos uns aos outros, Destraindo. aí concentra a gente. A Eila apareceu, a Eila Netinha e a Priscila. Eila! Priscila! Ok, a gente fica olhando mais fala é. o que você estava falando daí. Então, dela, importante. É isso, né? quero estimular todos vocês aí realmente a promoverem dentro do lar de vocês esse lugar ter um altar a Deus dentro do seu lar, um lugar de oração, um lugar de busca coletiva, um lugar de serviço muito um É isso que a gente acredita. É, e como diz a Eila, é isso mesmo, ah, né, Eila? É, ela tava dizendo, vai que é tua, vovó. Ai, gente, ela é linda demais, eu já desconcentrei total aqui, mas eu Bom, quero né, declarar a bênção do Senhor sobre todas as famílias que estão aqui com a gente, que você tenha alegria de servir ao Senhor dentro da sua casa, e aonde quer que o Senhor nos leve, né? Pode ser nas, nas suas férias, de, de, nas viagens de férias, pode ser. E com certeza eu servir na igreja, eu amo ver famílias, é, hoje nós pertencemos a uma igreja e eu amo ver famílias que servem todos assim. Você chega, tá todo mundo ali trabalhando, um no, no, nos bastidores é, correndo com uma sei coisa, sei. outro servindo na, na recepção. E isso é uma bênção também, né? Então, mas, lembrar -se. que começa dentro das nossas casas. É, alguém me perguntou na, na caixinha do Instagram é, é, qual foi meu maior acerto e meu maior erro. Eu vou mudar um pouco a a, a pergunta, né? a resposta em relação ao teor da pergunta, não, não vou definir aqui o maior, mas mas vou falar de um acerto e de um erro que eu acho importante falar. É, um arrependimento, acho que dá para pôr no arrependimento, dá. Né? Uma coisa, se eu voltasse atrás hoje, eu teria feito muito mais, era um volume muito maior de cultos em família. Uhum. né? Eu sempre acreditei na importância de que cada um tivesse a sua vida devocional. Né? Hoje, por exemplo, eu teria incluído mais o Israel e a Lissa em alguns dos meus devocionais. Mesmo que, que cada um tivesse lendo a sua Bíblia um do lado do outro. Né? Mas muitas vezes essa coisa de o que Jesus falou, entra no quarto, fala com teu pai em secreto. Né? É, é, até, por exemplo, onde eu cresci, meu pai não tinha muito onde se esconder. Né? Até quando ele estava orando, a gente passava o quarto a casa pequena, a gente até conseguia ouvir e perceber. Mas eu, eu, eu acho que na nossa geração, que a gente bota música alta e tal eu queria que meus filhos tivessem visto mais do meu tempo com Deus, e eu teria investido ainda mais nisso. Estou feliz que a gente teve muito culto, tempo de oração junto, né? Teria orado mais, inclusive, com a minha esposa, não só com os meus filhos, porque, às vezes, a gente orava junto em questões muito pontuais, mas, assim, cada um tem sua vida com Deus, nós cultuamos na igreja, nós temos alguns cultos em família, e, e, e hoje eu teria feito isso muito mais. Não diria que foi o maior erro. É algo é, que, só acrescentando isso, é algo que meu sogro sempre diz, né? É que se Deus e família são as coisas mais importantes, o que melhor dois, do que juntar os dois? Né? Os dois maiores valores, então o culto doméstico, ele une e fortalece os nossos dois principais valores, que é Deus e a família. Essa frase do, do Eib, eu acho fantástica. Uhum. É, em relação a ser, eu diria que foi levar a sério a palavra de Deus. E dizer, nós vamos andar nesses princípios, custe o que custar. E ter essa busca de sabedoria do uhum. luz do Espírito Santo. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, é, é, antes de terminar. Gente, também priorizar a família é importante. né? Mesmo eu me doando de uma forma abnegada ao ministério, o ministério nunca esteve na frente da minha família. Eu posso dizer isso diante de Deus e diante da minha família. né? Eu nunca valorizei mais o ministério do que eles. Eu me lembro de uma ocasião e que nós entramos no carro, teve uma época que a segunda-feira era o nosso dia de família, o dia de folga, porque sábado e domingo, nós, os pastores, estamos enfiados na igreja, no monte de programação, trabalhando, enquanto é, é, os outros têm a oportunidade de passear. Nós chegamos a ter quatro cultos por domingo, então, assim, não, não tinha descanso, não tinha tempo junto. Então, a gente protegeu a segunda-feira. Né? Eu lembro que vocês chegavam da escola para a hora do, do almoço, a gente, à tarde, em casa, a gente brincava, conversava, divertia, tinha culto em família, principalmente esse dia era, era a, a maior ênfase, mas depois a gente saía sempre para comer fora e para alguma diversão fora de casa. E eu lembro de uma ocasião que você e Alice ainda viam, vocês eram pequenos, estava no começo da igreja em Curitiba, vocês viam mais animação do que filme no, no cinema. Né? E a gente tinha combinado, eu tinha combinado levar vocês, e era a última... É, é A última oportunidade com o filme encartado. na outra segunda-feira, o dia da família, né? A gente já não teria mais condição de ver. E eu tinha prometido levaria vocês. Então nós entramos no carro, firmes, determinados. E na hora que eu tô na garagem, né? Para sair com o carro, um, um irmão da igreja liga, né? E diz pastor, preciso muito falar com você, né? Eu falei meu amigo, desculpa, eu tô ocupado agora eu não posso. A gente conversa e depois ele falou não, o senhor não está entendendo a gravidade meu casamento acabou, eu e minha mulher tivemos uma briga muito séria, né? nosso casamento chegou ao fim, eu preciso de ajuda, eu falei, eu te ajudo, mas não agora, né? A partir de amanhã, cedo, o primeiro horário de atendimento é seu, se você achar que vai demorar, eu abro mão do meu tempo de oração, que eu vou estar lá na igreja antes, eu já te atendo antes na oração, mas hoje eu não posso, porque eu tenho algo muito importante. E eu lembro que ele do outro lado falou, e o que é mais importante que salvar o meu casamento? Eu falei, meu querido, eu, minha carnalidade queria gritar para você no telefone agora, e dizer, não é da sua conta, mas eu acho que é uma boa oportunidade para eu te falar, falei, eu estou indo com a minha família para o shopping, nós vamos comer junto, nós vamos pegar um cinema, e eu lembro que ele é indignado, já gritando do outro lado, falou, meu casamento está acabando e o senhor vai para o shopping com a família, eu falei, é por isso que o meu não está, né? eu falei, já que você não cuidou do teu, não me impeça de cuidar do meu, vocês já brigaram, o pau quebrou, depois a gente resolve, né? e ele desligou o telefone bravo, eu pensei, vai sair da igreja, eu não posso dizer que eu desliguei totalmente. Enquanto a gente estava no shopping, algumas vezes eu orei por eles, pela situação, né? Mas é, eu lembro que no dia seguinte, ele não apareceu nem na hora da oração, nem nos dois primeiros horários de atendimento, eu liguei para ele. Fulano, você não vem? Falei, não, não precisa mais conversar. Eu falei, oh, não, não dá de ignorante. né? Não é porque eu não te atendi um antes que sua família não é importante. Ele falou, não, pastor, eu não preciso. Eu falei, como não preciso? Ele falou assim para mim, pastor, eu fiquei com tanta raiva de você. <risos> mas com tanta raiva de você e eu não tinha para quem falar mal do senhor, então quebrei o silêncio e fui falar com a minha esposa para falar mal de você. Ele disse, e cheguei para a minha esposa e falei, você acredita que eu liguei para o pastor falar que nós brigamos e estamos separando, e ele disse que tinha outra coisa mais importante, passear com a família, a mulher já, de inimiga virou aliada. O quê? E os dois já se uniram para bater, mas de repente ele, ele falou assim, de repente minha mulher falou, mas se a gente tivesse priorizado nosso casamento e família, como ele está fazendo com o dele, a gente estaria aqui, porque eu vi durante muito tempo pastores ser tão reféns da, da, do desespero dos outros a ponto de negligência à própria casa e nós não podemos fazer isso. Eu falei, Deus, se o senhor não puder cuidar dele, não sou eu que vou conseguir sozinho. Amanhã eu ajudo e falei para Deus, independente dessa consequência, eu não vou negociar, eu prometi, meus filhos estão contando, né? eu estive fora ajudando todo mundo até agora e falei para mim, deu a conta, não vou deixar que isso mude. E sabe, eu tenho visto ao longo do tempo né? É, é, é, o quanto a gente valorizar a família e comunicar isso a eles é importante eu falei no início sobre aquela viagem da África mas é, é, que foi em, em, de 2009 para 2010 a cada dois anos que era o tempo que a gente precisava para tomar um fôlego né, e se organizar para, para, para isso eu decidi que eu sairia com a minha família em viagens internacionais a gente chamava aquilo de um misto de férias com missões. E a gente planejou, ao longo de 2011, ir para a Europa, então, para fazer aquela viagem que acabou sendo adiada por causa da África. E eu estava informando meus filhos, olha, já fechamos em tal país, né? fechamos em tal país, nós estando lá dá para visitar isso, né? esse outro lugar, se eles querem visitar, fica com outra vez, porque a gente não tem condição. E eles estavam participando de toda a preparação. Quando chegou mais ou menos no mês de agosto, nós tivemos uma situação que talvez foi das mais delicadas que enfrentei é, é, é, no Ministério, porque um membro da equipe pastoral né, do nosso time acabou tomando a decisão de pôr fim ao seu casamento, mesmo ao Ministério, deixando é, é, a mulher, os filhos, e aquilo eu sabia que ia ser uma situação difícil a ser administrada. É, a gente, durante mais de um mês esteve orando, apesar dele ausente, a gente comunicou a liderança, sem entrar em detalhes do que estava acontecendo, dizendo, gente, precisamos que vocês orem, não especule não pergunte, não tente responder o que nós não vamos responder ainda, só vamos estar cobrindo é, é, de oração. Quando a, a decisão estava tomada, sacramentado, que a gente não queria que houvesse posição, caso houvesse uma possibilidade de arrependimento na decisão. Quando aquilo estava sacramentado, não dava mais, a gente tinha que levar público, e agora passar para um outro processo que era disciplina, né? Como nossos filhos eram próximos da família, inclusive dos filhos da pessoa, a gente não queria que eles ouvissem a notícia de todo o processo é, é, é público depois. Então eu falei para aquele, nós precisamos conversar com eles e prepará-los antes dessa reunião. Mas eu só pensei naquilo, não pensei em nada além daquilo. Então quando nós sentamos, comunicamos, eu lembro que você, Israel, você, Lissa, começaram a chorar. Primeiro pensando na, na outra família. Eu lembro de um momento que Israel assim, botou a mão na cabeça, é, é, é, com ares de desespero, dizendo, pai do céu, o que o que um novo convertido vai achar disso? Né? Talvez ele vai achar, povo pastor não aguento, eu também não. Eu falei, oh, isso não é problema seu, a gente pastoreia a igreja. Eu acho que nessa hora que eu tentei tirar o peso, é a gente que pastorei, você e a Alícia se olharam, e numa fração de segundos, aquela troca de olhares, vocês se comunicaram. E eu lembro que vocês viraram e falaram praticamente junto. E a viagem para a Europa? E eu engoli seco, porque essa era a segunda notícia. E eu não tinha nem preparado um jeito de dizer que não tinha como ter uma viagem de mais de um mês, eu, o pastor principal, fora, com uma situação daquela para ser administrada em poucos meses. E eu lembro que tentando ganhar tempo, buscar o socorro do alto, né? tipo Nemias, como copeiro do rei, era que o rei pergunta e desoreia ao senhor. Eu, eu ali tentando ganhar tempo, falei: o que, que tem a viagem? Né, vocês disseram, pai, não dá para viajar com a igreja passando por um problema desse. E eu ainda difícil fiz desentendido. Né? Falei, mas como não? Vocês são mais importantes do que a igreja. Não é que vocês disseram, a gente sabe que é mais importante. Mas, para a gente pode ir para a Europa qualquer outra hora. A igreja precisa de você agora. Então, assim, vocês nunca viram o ministério como uma concorrência. Isso é uma coisa que eu sou grato a Deus. Toda vez que eu falo disso me emociono, eu sou grato a Deus, vocês dois topraram os joelhos na nossa frente, e vocês fizeram uma oração, disseram, Deus, nós te agradecemos o presente da viagem da Europa, que está quase tudo pronto, mas vocês disseram, nós estamos te ofertando a viagem de volta. Meu pai precisa ficar para cuidar da igreja. Né? Nós, nós estamos te devolvendo. Muito obrigado. Se o senhor permitir, a gente vai numa outra vez. E é quase como se estivesse assim, fazendo uma conspiração. Não vai ter viagem, ponto final. Já entregaram para Deus. E naquele momento eu fiquei grato. Nós passamos as férias em casa, não podia alugar nenhum, porque a gente queria dar atenção total a todos os níveis de liderança, ver se haveria né, desdobramentos daquilo, e eu lembro que foi no mês de janeiro, enquanto a gente estava em casa, sem ter ido a lugar nenhum, que o Espírito Santo falou no meu coração e disse, eu vou honrar os seus filhos pela atitude deles. Ele me disse, em maio, eu vou dar a vocês uma viagem para os Estados Unidos. Né? A gente não tinha a menor condição de fazer uma coisa dessa a passeio. Mas todas as viagens que nós fizemos, a gente que nos convidava, nos levava, e porque pregar a gente conseguia, é, é, é, sendo recebido, estar tá lá. Mas eu lembro que depois daquela palavra de Deus, foram assim, janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses foram acontecendo milagres de provisão. Eu não dependi de milhagem. Né? Deus nos deu toda aquela viagem e quando a gente finalmente foi para a Europa, né, foi só na virada de 2013 para 2014. Então, ao longo do tempo, a gente tem visto o como priorizar Deus, mas ao mesmo tempo priorizar a família, até antes do trabalho de Deus, trouxe um equilíbrio para casa e ajudou vocês a amarem e quererem servir ao Senhor. Então, só grato a Deus, a gente conta muito dessas experiências né, no, no livro. Quero encerrar fazendo oração, mas deixando um último encorajamento o livro Como Flechas, Preparando e Projetando os Filhos para o Propósito Divino, né? se for adquirido agora na fase de pré-venda, será acompanhado o livro Propósito da Família, né? a importância da visão familiar na relação com Deus, o livro Servindo a Deus em Família, e além dos outros dois livros que, que acompanham o que estamos divulgando, nós daremos mais dois cursos aí de brinde, só na fase de pré-venda, então aproveita, Garanta já o seu. Vamos, vamos orar? Eu quero fazer uma oração, se alguém sentir de orar algo, depois é, é, algo mais fica à vontade. Pai, nós oramos por cada família que nos assiste, representada por pessoas que nos assistem. Sim. Nós sabemos que o senhor tem um plano, um projeto, um propósito para cada uma dessas famílias. Eu sei que o senhor tem visto dificuldades, é, é, é, dores, privações, e nós suplicamos graça, misericórdia, favor se manifestando em todas as áreas, mas de uma maneira muito particular. Nós oramos por lares que nortem os filhos a servirem a Deus. Sim. Nós oramos por lares onde os pais entendam que a sua maior missão é encaminhar os filhos ao um encontro com Cristo, para viver a experiência de salvação e também como desdobramento disso, o serviço do Senhor. Sim. Nós oramos por pais que, que, que consigam discernir no Senhor o destino profético dos seus filhos e ajudar a encaminhá-los. E, Pai, nós oramos que o Senhor acrescente toda a forma de ferramentas, coloque, ó Deus, é, é, é, todos os recursos é, é, na vida dessas pessoas, sejam é, é, gente se levantando para falar, ensinar e compartilhar o que eles precisam, literatura é, é, é, que eles possam acessar. Pai, nós oramos acima de tudo pela graça pela direção do Espírito Santo pela sabedoria do alto nós oramos pela capacidade de entender e pôr em prática a tua palavra e construir histórias diferentes até mesmo das que nós tivemos, que eles possam ver as próximas gerações vivendo algo melhor ainda, desfrutando de um legado, porque eles se posicionaram, e que isso não apenas se transmita por gerações, mas cada um deles tenha a consciência de que eles produzirão um impacto por toda a eternidade ao conduzirem os seus lares e as suas famílias no serviço do Senhor. Nós oramos, entregando cada um deles aos teus cuidados, suplicando graça, favor, bondade, misericórdia, e direção do Senhor, para cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Então é isso, se você não assistiu no início da live, nosso é, é, vídeo institucional sobre o ministério, né, o ovário, segura um minutinho só, né, e assista essa animação até o fim. Na semana que vem, Permitindo Deus, eu terei uma conversa com o sogro do Israel, né, que é, é, é o meu pastor, Eiby, a pastora Andreia Uber, Ebene Andreia Uber, que é a pastora e discipuladora da Kelly, que também são os nossos consobros, né? é, os pais da Priscila, com quem o Israel casou. Então, acredito que vai ser um tempo especial, são uma das famílias que mais nos inspiraram, né? Assim vendo esse modelo de família sendo praticado, criaram filhos fantásticos. A gente pode dizer isso com muita propriedade, principalmente a partir da, da, da Priscila, com quem a gente convive, toda a família é fã. Eu acho que eles têm muito a acrescentar. Sim. Vai ser um tempo abençoado. Então, permitindo Deus, quinta que vem, às oito e meia, essas lives continuam. Amanhã no Instagram, eu e a Kelly, vamos conversar com Arthur e Thalita Pereira, da Igreja do Amor, lá de Recife. Muito e bom. acredito que vai ser um tempo muito bom, muito legal. É isso. Deus abençoe. Até a próxima. Orvalho.com é o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo.